A gente está reunido aqui mais uma vez para falar dos diálogos sobre gestão de pessoas, que é um evento promovido pela Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública. E esse evento ele é bimensal. A gente procura sempre trazer alguns temas que são de relevância para se discutir entre os servidores, entre as lideranças públicas de todas as secretarias, autarquias, inclusive empresas e fundações que participam é, dessa conversa. O diálogo ele é um pouco diferente de uma palestra. Ele não tem o um objetivo da gente simplesmente trazer um professor para falar sobre um assunto e a gente passivamente ouvir e obedientemente simplesmente fazer as anotações e levar para casa e falar ó oh, aprendi isso. Né? O nosso intuito com o formato do diálogo é além de trazer um especialista para fazer um briefing sobre um assunto, um tema, a gente traz servidores que são convidados para conversar um pouco sobre a prática é, do dia-a-dia, -dia, né, é, do que ocorre efetivamente com relação ao tema nas organizações. E, além disso, posteriormente, a gente abre também para que o público participe, participe né, não se sintam abalados ou constrangidos de fazer suas colocações a respeito do tema, vocês serão incitados a se manifestarem, a fazerem suas colocações, obviamente que sempre com muito respeito é, pelo próximo, que isso não pode nunca fugir da nossa, da nossa mente, né? da, da nossa ação. Nossa ação sempre tem que ser conduzida por uma postura correta e de respeito ao próximo. Eu queria, inicialmente, também fazer um agradecimento para a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pela cessão do espaço, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, que também nos ajudou cedendo esse espaço aqui tão maravilhoso. Eu acho que todos viram que nós temos grandes espaços dentro do Estado de São Paulo, aqui dentro do governo. Se Quem acompanha os diálogos nos nossos encontros, deve ter percebido que, a cada encontro, a gente faz em um ambiente diferente, que é uma forma da gente conhecer novos espaços, novos lugares, conhecer um pouco do que nós temos na administração e fazer um, um, um passeio que eu acho que é muito saudável para que todos, às vezes, fica mais perto para uns, outros para outros. O pessoal da CETESB não teve nem que se locomover, né, para poder sair, para poder vir ao evento. Eu acho que isso é bastante agradável, até para a gente não ter aquela marcação escolar. Aqui é meu lugar, aqui eu conheço, aqui eu já vim, da outra vez sentei aqui me senti confortável. Eu acho que essa quebra da disciplina, da rotina, é, chega a ser bastante interessante. Então, eu agradeço muito o pessoal da CETESB, a Paula Cristina Lima, da Departamento de Recursos Humanos, em especial, pela pelo apoio da equipe, que foi com quem nós mantivemos o primeiro contato para solicitar a sessão, sempre muito solícitos. Eles nos atenderam com a máxima cordialidade e prestatividade que alguém pode ter. Então, é, eu trago aqui os meus agradecimentos. Eu tenho uma colinha aqui para não fugi muito do assunto, apesar de já ter fugido um pouco. O tema do diálogo de hoje, que é, todos sabem, que é a avaliação de desempenho na administração pública, ela tem como objetivo a gente discutir os diferentes pontos de vistas e perspectivas, tanto dos avaliadores como dos avaliados. Então, não teremos uma aula sobre os instrumentos de avaliação Apenas qual é o melhor instrumento, o um instrumento que vai facilitar a nossa vida e fazer com que tudo dê certo. A gente vai discutir, a partir da perspectiva um pouco dos ou, do outro, né? e, no caso, os convidados que vão compor a mesa, como que, na prática do seu dia a dia, essa avaliação é assimilada pelas pessoas. Como que as pessoas recebem e entendem a avaliação que existe no dia-a-dia, dia dentro das organizações. Eu gosto muito de um filósofo chamado Nietzsche, que alguns escrevem N-I-T-I, porque fica mais fácil, mas não importa também quem fala, mas o que ele diz que é excepcional, que é a respeito de avaliar. Segundo Nietzsche, o que diferencia o ser humano dos outros animais é exatamente essa capacidade de av avaliar e julgar. Às vezes a gente esquece o quanto a avaliação está presente na nossa vida. Desde aquela avaliação completamente desestruturada, no sentido não negativo, ou melhor, posso dizer, não estruturada, quando você se apaixona por uma pessoa e você sente aquele feeling, né? isso nada mais é do que uma avaliação que você fez, mesmo que não muito profunda, sobre a pessoa sobre os seus gostos, os seus, é, o, que, o que te interessa em alguém, às vezes o jeito de se mexer. isso nada mais é do que você observar uma pessoa, observar uma ação e poder julgar se aquilo te agrada ou não. A gente tem um, uma... avaliamos todos os dias... Eu, por exemplo, não como comida roxa. É, é, não sei por quê, mas eu não gosto de comida roxa. Então, tudo que é roxo eu não como. Né? É, inclusive uva, não gosto de uva roxa, só uva verde. E Mas isso nada mais é do que um processo de avaliação. Meu, às vezes eu não gosto de comida com, com canela, não suporto canela. Tem pessoas que adoram canela. Esse gosto é o nosso primeiro ato de julgar as coisas da vida, as coisas da Terra, as coisas com que nós relacionamos. Obviamente que é diferente de uma avaliação de desempenho, é fato que é. né? Mas isso é uma avaliação. Ali você não está avaliando desempenho, você está avaliando gostos né, nos exemplos dados. A gente tem também a avaliação não estruturada quando a gente sabe aquele amigo que a gente pode contar. Por que, que a gente sabe que aquele é aquela pessoa que a gente vai contar o resto da vida e sabe que a gente pode contar até as coisas mais estranhas para ele, que ele não vai te julgar de uma forma negativa? porque você já conhece essa pessoa, você já fez uma avaliação a partir da sua experiência de vida com essa pessoa. Nós sabemos disso com nossos colegas de trabalho. Pode não ser pautado num critério objetivo, ou mesmo subjetivo comportamental esperado pelas organizações, mas nós sabemos muito bem com quem nós podemos contar. Eu usei o um exemplo aqui da equipe da Paula Cristina Lima, que nada mais é que um julgamento nosso. A gente sabe que a gente pode contar com o apoio deles. Né? A gente sabe que, se a gente bater um papo com eles, conversar com eles, a gente vai ter o apoio dessas pessoas. Existe uma relação de confiança que é criada a partir de julgamentos que nós fazemos pelas nossas experiências e pelo nosso convívio, pela nossa relação. Obviamente, que quando você vai para organização, começam os conflitos porque, muitas vezes, o, a, o nosso critério de julgamento pode não ser exatamente o critério que está colocado na missão daquela organização, ou para aquelas organizações que não têm missão, simplesmente estão no formulário. Vamos dizer assim. Então, a gente tem essa expectativa de discutir esses diferentes olhares, esses diferentes formas de entender a avaliação, e vamos procurar entender... É, co os conflitos e convergências desses olhares, né, a partir das pessoas que participarão aqui do evento e de vocês, que espero imensamente possam contribuir bastante. É, vamos debater também sobre os enfrentamentos e a legitimidade da avaliação nos órgãos públicos, né, porque é fato que, se a gente falar na ordem do discurso, nível de discurso, poucas pessoas vão ser contrárias à avaliação a você efetivamente avaliar o que as pessoas fazem e de forma séria, assim como se fala muito de mérito, né? Fala é óbvio que se a pessoa ela merece, ela tem que ser recompensada, se a outra não merece, ela não tem que ser recompensada. Na ordem do discurso é muito fácil, é muito bonito. Eu acredito aqui que poucos sejam avessos a um concurso público, né? Que nasceu para tentar impedir que os órgãos públicos fossem loteados, né, por pessoas que tinham apenas um vínculo com aquele que está no comando transitório do Estado. Agora, entre o discurso de a gente achar favorável, achar essencial, achar que acaba efetivamente com os privilégios que você cria uma profissionalização, e não no, no, num discurso vago de profissionalização, ah, porque as empresas usam, mas porque você começa a usar critérios efetivos. Nós somos um Estado com 800 mil servidores. Se nós não profissionalizarmos a gestão de pessoas, como que fica isso? Aqui não é um barzinho onde o dono está lá todo dia para controlar se o funcionário chegou na hora, se o funcionário atendeu bem o servidor, o, o pessoal que vai tomar uma cachaçinha lá de manhã para acordar. Então, nós não somos. Nós somos 800 mil pessoas espalhadas em 645 municípios. Sem uma profissionalização, sem uma visão imparcial e vamos dizer assim, profissional, objetiva do que as pessoas fazem, é muito difícil o Estado corresponder às expectativas de nós, que somos cidadãos, e dos cidadãos também que não puderam estar aqui presentes, estão fora do desse espaço, mas estão aí andando pelas ruas, andando no carro, no metrô, no ônibus, e aí por diante. Então, discutir essa legitimidade entre o discurso e a prática é muito importante, eu acho que, se todos participarem, a gente vai conseguir, efetivamente, é, trazer elementos para uma reflexão interna que a gente possa levar para os grupos e também nos ajudar aqui a gente pensar em possibilidades para superar os desafios na área de avaliação de desempenho, que são muitos. Ninguém está achando aqui que é, a gente vai voltar, vai ser, to vai ser mil maravilhas, vai ser fácil lidar com a realidade. Mas o que é interessante no ser humano é exatamente isso, você pede, oh, por favor, faz isso para mim. A pessoa faz uma coisa completamente contrária. Isso é extraordinário. Né? Às vezes o que ele faz, o contrário, é bom. Às vezes é terrível. Você fica com dor de cabeça, mas você sente que existe efetivamente vida nisso, né? Que esses contrapontos, essas coisas erradas, que nos garantem uma certa vida. Hoje a gente vai contar com a preciosa presença do professor Ademir Orsi, né? em que ele será o especialista e mediador do diálogo, da conversação que a gente vai ter logo após uma breve apresentação do professor. O professor professor Ademar ele é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, é sócio da Cedro, Cedro Pesquisa Ensino e Consultoria Limitada, professor da Fundação Instituto de Administração da Universidade AIMB Morumbi e da Universidade Presbiteriana Mackenzie coordenou cursos de administração e MBA em gestão de pessoas, liderança e coaching. Foi conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Contaremos também com a presença da senhora Claudine Jane Teixeira, que está aqui à frente, irá compor a nossa mesa. Ela é psicóloga e mestre em psicologia de aprendizagem. de Aprendizagem do desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A gente vai contar também com a presença de convidada Maria José de Oliveira. Ela é diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública. É, foi escolhida a dedo. Né? É uma secretaria bem peculiar. Temos universos bem distintos dentro desta secretaria. É, contaremos também com a contribuição da senhora Ivone Fadu. Ela é atualmente oficial operacional da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. E também uma pessoal que cuidado com falar com ela, que ela é faixa preta de taekwondo, professora de taekwondo, então complicada, né? Temos que respeitá-la mais ainda. Brincadeira, o respeito é bom para todos. E eu da Unidade Central de Recursos Humanos também vou participar desta mesa e peço que sejam bastante cordiais comigo e me desculpem qualquer besteira que eu venha a falar. Eu tenho o costume de falar. Ah, o meu nome, eu não me apresentei, né? Eu sou o Tiago Souza Santos. É, vocês reparam que eu tenho uma linhagem alemã, né, pelo meu sobrenome. E. Totalmente alemão lá perto dos Lusitanos. E sou fã também do Falcão. Vocês conhecem o Falcão? Adoro o Falcão, sempre uso ele nas aberturas. Estava tentando fugir, mas não vou conseguir, né? Acredito que hoje. É, muitas pessoas vão poder sair assim, ah, muito interessante falar dessas coisas de avaliação de desempenho, tal, tal, tal mas é meio contraditório com o que é feito na prática. Falcão tinha uma frase excelente para isso. É melhor cair em contradição do que do oitavo andar. Então, ninguém tire isso da cabeça, porque é muito pior cair do oitavo andar do que uma contradição. A contradição faz parte da vida, ela faz parte do movimento, né, daquele que contradiz o outro, daquele fluxo de vida. A dinâmica do nosso encontro já é conhecida por todos, eu já dei uma breve apresentação, mas não vale ressaltar. Né? Iniciaremos com uma apresentação do professor Ademir Orsi sobre o tema de avaliação de desempenho. Terminada a apresentação, é, eu farei novamente uma chamada daí para compor a mesa do, dos convidados e abriremos um diálogo interno da mesa inicialmente. Posteriormente, a gente vai abrir para que todos do que estão aqui presentes possam fazer as suas contribuições, peço apenas que levantem a mão, que algumas é, que o microfone chegará voando até você. ok é, Vou fazer uma última ressalva, e eu prometo que eu cala a boca, que, para quem não sabe, agora, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a Unidade Central de Recursos Humanos vai realizar o segundo Congresso sobre Gestão de Pessoas e Recursos Humanos no Setor Público Paulista. Eu gostaria de fazer um convite aqui, pessoal, a cada um de vocês, para participarem desse congresso. Eu acho que vai ser bastante interessante, a gente cuidou muito, com muito carinho, para preparar esse curso, esse congresso. É, existe um grupo de pessoa, pessoas de diversas secretarias, Secretaria da Fazenda, Empregos e Relações do Trabalho, Secretaria da Saúde, é, Paula Souza, onde esse grupo sentou para discutir sobre temas relevantes para esse Congresso, é, inclusive para este diálogo, e acredito que será, apesar de três dias, serão três dias excepcionais para a gente descansar um pouco do trabalho da rotina e tentar em pensar em perspectivas para a gestão de pessoas. Então, a gente já está avisando com uma certa antecedência. É, esta semana deve ser aberto as inscrições. É, as inscrições serão feitas por meio dos RHs, mas eu peço que ninguém corra agora ao RH, porque eles ainda não sabem, ok? Então, estou apenas adiantando, e caso tenha interesse, www.recursoshumanos.sp.gov.br barra PAPRH. P -p Lá tem todas as informações com relação ao Congresso. Chamo então o professor Ademir para dar início aos trabalhos e desejo a todos, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, um ótimo evento. Obrigado. É. Muito bem, em eu, eu, eu, primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico até, de certa forma, constrangido em ser chamado especialista né? é, na frente aqui de uma população que conhece muito bem o assunto, né? com diretores de recursos humanos, de secretarias e assim por diante, é, e que eu vou trazer uma visão de quem de quem, de quem trabalhou nessa área trabalha nessa área, né? e que tem alguma vivência com, com RH e com RH na área pública. né é Uma das coisas que o Tiago deixou de falar ali é que eu fui funcionário. Né? Quer dizer, a, a, a esta secretaria né de meio ambiente, saneamento, tal, é a minha origem profissional, inclusive. Né? Foi por aqui que eu fui formado, profissionalmente, no primeiro emprego, coisa desse tipo. Eu fui funcionário da Sabesp durante 15 anos, e já faz algum tempo, eu saí de lá de 1990. Né? E, e essas coisas são meio complicadas, porque eu lembro desse desse auditório aqui, é, por duas oportunidades, que eu era da área de RH, gerente de treinamento e desenvolvimento, e de outras áreas também, e eu consegui trazer ou utilizar este auditório para duas ocasiões, é, numa situação em que... Uma delas foi um, um diretor da empresa de águas de Berlim, que estava no Brasil. Então, a gente conseguiu trazer aqui para bater um papo com os profissionais da Sabesp. E, e uma outra, logo depois da Constituição de 88, já de, dei minha idade, é, em que nós trouxemos o pessoal do Ministério Público, algumas pessoas do Ministério Público, é, para falar desse novo papel do Ministério Público e da da responsabilidade civil sobre acidentes de trabalho, e tal e foi um, um evento bastante importante. Mas isso já faz 24 anos. Brincadeira. Né? Mas estamos aqui. Então, essa é minha experiência na Sabesp e a experiência em várias outras organizações, na área pública e também na área privada, mas que permite trazer para vocês aqui algumas visões de situações e de problemas que eu acredito que vocês vão se, vão se encontrar e, eventualmente, até vão fazer um pano de fundo, porque é mais importante mesmo, que é a, a discussão que nós vamos ter nesse espaço aqui. Quer dizer, essa coisa, o Tiago colocou muito bem, dizer, todo mundo gosta de avaliar ou de ser avaliado e faz isso com naturalidade no dia a dia. Né? Uh, quando a gente adquire um produto, né? quando a gente escolhe um determinado local para passear, coisa desse tipo, a gente está avaliando. Né? Uh, e, realmente, a maioria das pessoas tem preferências por esta ou por aquela situação, um gosta de roxo, o outro gosta de amarelo, sei lá. Né? Uh, então, essas coisas são muito comuns, e a gente faz isso com grande facilidade. Né? Uh, e espera também que, uh, na organização, isto aconteça. Né? É sempre bom é, ter feedback, né? ter é, é, um retorno daquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo, se está indo bem ou não está indo bem. Normalmente a gente gosta de ouvir que está indo bem. Nem sempre a gente vai bem. Né? Ou, pelo menos, não é que não vai bem, não, vai, não atende aquelas expectativas que são colocadas sobre a nossa posição, sobre o nosso trabalho e tudo mais. E a grande dificuldade é justamente essa, é saber quais são essas expectativas. Né? Então, quando a gente fala de, de avaliação, de desempenho, a gente tem que sempre perguntar avaliar para quê? Né? Quer dizer, qual que é o objetivo desse processo que está sendo colocado numa determinada organização? E a gente tem aqui, quer dizer, a primeira coisa que se faz ou se pensa num processo de avaliação é justamente melhorar o desempenho da equipe, né? quer dizer... Procurar sempre ter uma melhoria contínua, sempre fazer melhor, sempre poder atender melhor, sempre poder é, é, ter retornos ou resultados melhores. O segundo aspecto é alinhar ah, as competências necessárias, né, as capacitações necessárias dos indivíduos àquelas necessidades da organização. E um terceiro aspecto é ah, divulgar e, e, e estabelecer uma, uma convergência, vamos dizer assim, entre eh, as metas da organização e as necessidades dos indivíduos, as expectativas dos indivíduos. Né? No fundo, a gente está usando o sistema de avaliação, ou deveria usar o sistema de avaliação, para tomar decisões. Né? Uh, para tomar decisões em relação às recompensas que vão ser colocadas, e aí recompensa a gente inclui eh, aumentos salariais, eh, promoções... Né? todos esses aspectos que dizem respeito às movimentações das pessoas na organização. E, nesse sentido, quer dizer, nada melhor do que estabelecer o objetivo, estabelecer o porquê que se vai avaliar. Né? E, quando a gente fala desse, dessa coisa do porquê avaliar, a gente muda, ou deve mudar, pelo menos do meu ponto de vista, essa, essa, até a própria terminologia de avaliação do desempenho para o que a gente chama de gestão do desempenho. Né? Ou seja... É, verificar, estabelecer o que, o que é pretendido e, a partir daí, identificar quais são as lacunas existentes entre a situação atual e o que se pretende é, alcançar. Né? E esta situação não se faz simplesmente num momento, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, dependendo do procedimento, é, para preencher um formulário e encaminhar esse formulário para a área de recursos humanos para a promoção de determinadas recompensas ou punições, eventualmente, se isso pode acontecer. A gente tem que ter esses três aspectos aqui, do planejamento, o acompanhamento, e aí sim, a avaliação, dizer, realizar este processo de gestão né, do desempenho é algo que faz com que a coisa se transforme significativamente. Tá? Avaliar simplesmente, sem ter falado para a pessoa ou para os indivíduos previamente o que deles é esperado, tá? combinar, existe uma palavra mais forte até, pactuar né, o que deve ser feito durante um determinado período, para uh, se atingir aquele determinado objetivo, né? e a partir daí, então, sim, no, no, ao final do período, uh, avaliar se aquilo foi feito, se foi, se foi atingido ou não, aí sim a gente tem uma condição de, uh, uh, uh, de dizer que estamos fazendo alguma coisa para melhoria do desempenho, para melhoria das, das condições de uma determinada organização. E, obviamente, a partir da movimentação das pessoas. Né? Então, a, a, a gestão do desempenho é algo mais amplo. Né? Ela não se prende a uma mensuração pura e simples e um registro daquela mensuração. Ela pretende realmente fazer com que a coisa aconteça. Né? E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que esse processo é vinculado com três aspectos fundamentais. Quer dizer, o indivíduo, a gestão de pessoas... E o negócio ou missão da empresa, da organização, dependendo de onde a gente esteja. Né? Quando eu falo de gestão de pessoas, eu não estou falando da unidade de, de, de, de recursos humanos, né? daquele, daquele grupo que, de especialistas na área que vai desenvolver programas e vai acompanhar e, e eventualmente, até controlar o processo. Falta falo da gestão de pessoas com o papel do gestor, né? um papel preponderante daquele indivíduo que está ocupando uma posição gerencial. Né? dizer, é, é, quem está na área de finanças, quem está numa área operacional, quem está numa área é, mais técnica, sei lá, né, específica de uma determinada organização, ele tem realmente a necessidade de conhecer aquele assunto que ele está atuando, mas, fundamentalmente, ele tem que conhecer as relações com as pessoas, e isso é realmente o que é mais difícil. Né? É, os gerentes, é, em muitos casos, não entendem que isto seja uma responsabilidade deles, isso é problema do RH. Né? e não é, é um problema dele, é, é por meio das pessoas que as coisas acontecem. Né? Um gerente só atinge o objetivo estabelecido para a área dele por meio das pessoas. Então, esse conjunto de situações devem ser, deve ser considerado, quer dizer, a própria, a própria missão, né? a própria sistemática de, de, de, de trabalho de uma, de uma organização é, vai interferir significativamente no tipo de sistema de avaliação que vai ser colocado. Nós vamos ver que existem vários modelos aí, a gente vai realizar um mix desse tipo de coisa para poder atender estas situações. E, obviamente, desenvolver ou procurar desenvolver os gestores para que esse tipo de situação aconteça. Que, já adiantando aqui o debate que nós vamos ter depois, é a parte mais difícil. né? É a parte mais difícil, dadas essas essa premissa que se tem né, de que o gestor não é responsável pela gestão de pessoas, né, pelas pessoas que estão ali. Tá? Muito bem. Nesse sentido, a gente considera até que, no setor público, o que vem acontecendo, basicamente, em termos de avaliações, é a eliminação do gestor. Né, porque é Porque o gestor, ou porque tem essa coisa da transitoriedade muito forte, né, tem a situação de uma eventual... Eventual não é quase sempre acontece? Né? De, do gestor ser um cargo de confiança, né? e, portanto, hoje ele é gestor, amanhã ele é subordinado, e, ao mesmo tempo, né, aquela pessoa que foi subordinada dele nesse momento pode ser o, o, o gestor no dia seguinte, o chefe dele no, dia, no momento seguinte, e isso acaba gerando, de certa forma, um aspecto lá de um certo acobertamento, uma certa, um certo constrangimento de tomar atitudes mais fortes ou acompanhamentos mais fortes. Então, as pessoas preferem... Uh, se isentar desse tipo de coisa e jogar o, o, a avaliação para aspectos mais objetivos. Aqui tem três exemplos, né? vocês devem ter mais algumas outras situações. Quer dizer, uh, movimentações ou reconhecimentos, valorização da pessoa, baseada no tempo, tempo de serviço, por e simplesmente, né? adicional por tempo de serviço é algo que vai né? uh, uh, sendo, sendo acumulado, mas na promoção, uma grande parte dessa... dessa, dessa uh, do processo de avaliação, recai sobre o tempo de serviço. Um outro aspecto também é o conhecimento que a pessoa tem. Então, se faz lá um conjunto de provas e certificações, ou de provas para verificar se ele conhece ou não aquele tipo de coisa. E, por fim, aqui, os títulos que ele obtém... Né? se ele é um doutor, se ele é um especialista, ele vai acumulando pontos também para esse tipo de coisa, e, no fim das contas, acaba sendo promovido. Então, são ou promovido, ou né, é, é, movimentado na, na, na, na, salarialmente. Então, a gente tem, normalmente, é, é, aspectos centrados é, predominantemente em situações objetivas. Né? É, para quê? Para eliminar ou minimizar a a participação do gestor nesse processo, né? e o gestor é fundamental. Se a gente se a gente pensar, né, fazendo sempre, infelizmente a gente acaba fazendo analogias com com iniciativa privada e com, com, a, com a pequena empresa e coisas desse tipo. Né? Mesmo que a gente não tenha na iniciativa privada não tem, ou mesmo no setor público se a gente não tem um sistema de avaliação estruturado como o Thiago coloca. Uh, a gente está avaliando as pessoas, a gente sabe que, né, quem é quem, com quem a gente pode contar, com o tipo de capacitação que determinada pessoa tem. Né? Ou seja, há aspectos que não são uh, pura e simplesmente objetivos, né? são aspectos chamados de subjetivos, uh, que interferem, interferem significativamente no, uh, no, no, na atuação da pessoa. Né? Uh, eu, eu costumo dizer o seguinte, que se, se título... Né, eh, especialização, mestrado, doutorado, fosse algo que te, que, que tenha eh, eh, relação direta com o desempenho da pessoa, o setor público brasileiro seria o mais eficiente do mundo. Né? Porque eh, eu vejo, né, nas, nas, nas experiências que eu tenho, o pessoal extremamente capacitado. Né? Eh, a pessoa vai buscar eh, o, o título, vai buscar o curso, vai buscar eh, se preparar e assim por diante. Né? Só que não depende só disso. Né? Nem sempre aquela pessoa titulada, aquela pessoa que tem uma formação, é a pessoa que faz a coisa acontecer. Né? Às vezes, a pessoa que não tem a formação tem mais disponibilidade, compromisso, engajamento com, com, com o trabalho e, e, e não é reconhecido por um sistema desse tipo. E aí vem lá o que nós vamos falar no, no, no final uma certa injustiça, um sentimento de injustiça. Né? Eu que faço acontecer, mas ele que recebeu a promoção porque ele tem um, um, um título e eu não tenho. Né? Uh, ou seja, os aspectos, entre aspas, subjetivos, uh, muitas vezes são mais importantes e mais, mais verificáveis, vamos dizer assim, no dia a dia do que os aspectos objetivos. Mas, como não se confia no gerente, vamos dizer assim, né vamos tirar o gerente da jogada e aí vamos colocar o aspecto objetivo para resolver a situação e nem sempre isso é isso é isso é bom né? nem sempre isso traduz injustiça né? mesmo o concurso público né, trazendo essa situação sem dúvida nenhuma ele tem uma importância enorme para coibir as situações que o que o Tiago colocou mas não necessariamente o concurso público escolhe os melhores né? Se fosse assim, a iniciativa privada seria totalmente ineficiente, né? não tem concurso público, a pessoa entra lá pelo seu currículo, pelo que ela fez, né? pelo que ela, inclusive pelo, pela pela adequação do seu estilo com a cultura de uma determinada organização, né? e a partir daí, então é aí que ela se desenvolve bem. Né? Ela pode dar certo numa empresa pode não dar certo na outra mas não é pelo só só só pelo seu conhecimento é por um conjunto de outras situações e aí eu pego um gancho para dizer o seguinte dizer a gente pela fia mesmo nos diversos trabalhos que nós realizamos aí na área pública e na área privada a gente tem visto que um só item de avaliação não é uma forma adequada de realizar o processo de gestão do desempenho Estabelecer somente uma forma não, não, não é possível. Há necessidade de verificar aspectos objetivos, isso é importante, porque as pessoas precisam se desenvolver, as pessoas precisam né, adquirir mais conhecimentos, principalmente na era que nós estamos vivendo, né, que o conhecimento passa, eh, eh, se desfaz com grande facilidade. Né, eh, isso é importante, mas essas outras situações, do seu desenvolvimento profissional, pessoal, né, precisa ser eh, considerado. Então, há, há uma série de possibilidades de, de realização, de verificações desse tipo, e que a gente prefere, quando sugerimos, quando participamos de processos de montagem desse tipo de, de, de trabalho, é, de realizar muito mais uma cesta de indicadores, vamos dizer assim, né, de evidências é, do desenvolvimento da pessoa, do que se centrar exclusivamente naquele, naquele ponto, né, ou num, num ponto apenas. Então, algumas formas... De, de verificação. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o objetivo desse, desse, desse sistema de avaliação, do sistema de gestão do desempenho que a gente tem. Quer dizer, nós vamos trabalhar, que é uma discussão enorme, né, exclusivamente com desempenho para verificar, desculpe, com desempenho exclusivamente para verificar o desenvolvimento da pessoa, ou vamos também utilizá-lo para uh, interferir no processo de remuneração. Você precisa, precisa ficar claro. Né? Algumas organizações desvinculam esse tipo de coisa. Vou fazer a avaliação para efeito de desenvolvimento. A gente sabe que fazer só isso acaba perdendo certo interesse das pessoas até em serem avaliadas. Mas é uma forma, e muitas organizações utilizam isso. Outras organizações utilizam apenas para remuneração. Faço a minha avaliação e promovo, não promovo, sei lá, mando embora. Não é o caso, mas é, é, essa é uma, é uma situação. A partir disso, a gente vai identificar qual é o público-alvo. Né? É, nós vamos fazer sistemas de avaliação, promover sistemas de avaliação que vão focar no indivíduo né? ou num grupo, né? ou avaliações grupais. Né? Ou seja, eu não vou avaliar, avaliar pessoa a pessoa, eu vou avaliar uma equipe, né? uma área pelos seus resultados e assim por diante. Né? É, e, dependendo da situação também, Uh, a gente precisa verificar, a necessidade de estabelecer alguns extratos né, uh, na organização que mereceriam sistemas de avaliação diferenciados. Não dá para fazer uma coisa só para todo mundo. Né? Há uh, situações muito específicas, seja pela atividade, pelo nível de desenvolvimento da de certos grupos e assim por diante. E, a partir daí, então, definir o um modelo. né que eu chamo aqui de modelo direto, indireto ou modelo misto. Exatamente. Né? Uh, e aí, então, gostaria de mostrar uh, esses, essas três situações aqui para vocês. Né? Antes, antes disso, dizer quais são essas situações. Então, a gente pode ter uh, alguns focos da avaliação. Eu trouxe quatro aqui principais, e os demais, o que existir, podem ser enquadrados nesse tipo de coisa. O primeiro foco é, uh, que está listado aqui, né? é o que a gente chama de aferição do potencial. Né? Uh, é simplesmente pouco utilizado, ou quase nunca utilizado na administração pública. Porque a gente está pensando é, em verificar que tipo de possibilidade de atuação aquele determinado indivíduo vai ter daqui a cinco anos, seis anos, ou coisas desse tipo. Tá? É, nós vamos é, trabalhar, basicamente, são na, na, na iniciativa privada, discutir ou trabalhar os programas de trainees. Né? Aqueles é, rapazes, moças, que são admitidos lá logo depois da, da sua graduação e que vão ser preparados para ocupar posições gerenciais e assim por diante. Né? Então, esse tipo de situação pode ser utilizada, então, nesse, nesse tipo de coisa. A própria FIA participou de um trabalho agora há pouco tempo com a Sabesp, e a Sabesp procurou escolher lá um grupo de pessoas que deveriam ter um, um, um, uma atenção, vamos dizer assim, para se desenvolverem como gestores no futuro. E fez lá um trabalho com quase 500 funcionários selecionados, tal, para identificar potencial de liderança e coisas desse tipo. Né? Para depois, então, a partir dessas, dessa avaliação, identificar quem deveria então, participar de MBAs na FIA e coisas desse tipo. Né? É uma empresa pública que, real, que, que, que realizou um trabalho desse tipo, mas é muito raro ver esse tipo de situação. Né? Outra é a análise comportamental. Então, verificar é, os comportamentos esperados na, na, naquela organização, elencar esses comportamentos e passar a partir daí observar as situações né? de comportamento. Estou falando de, de, de comprometimento, de engajamento, né? de colaboração e coisas desse tipo. São comportamentos das pessoas. O terceiro, o terceiro aspecto é o desenvolvimento profissional é verificar como é que a pessoa aplica estas situações, né? esses comportamentos e as suas, o seu conhecimento uh, uh, de trabalho. Então observar o grau de desenvolvimento, basicamente essa palavrinha que está colocada aqui, a maturidade profissional do indivíduo. É como ele entrega uh, o que é esperado no, pela organização num determinado cargo. A gente sabe, né? Que, que as pessoas o tempo não é uma coisa mandatória nesse sentido mas estar numa organização há mais tempo faz com que a pessoa conheça lá o ambiente que ela está né, a cultura o clima daquela empresa quem é quem como é que se resolve as coisas aqui e tal de tal forma que realmente depois de um certo tempo ali né, se ele realmente se desenvolve se ele adquire maturidade profissional ele vai desempenhar ele vai responder vai entregar para a organização, muito mais e muito melhor do que aquela pessoa que começou agora. Né? É, é, é muito provável que isso, que isso aconteça. Né? E, por último, a realização de metas e resultados. Aqui tem uma objetividade, entre aspas, um pouco, um pouco maior. Né? Não é totalmente objetivo porque alguém define a meta. Né? E qual é o nível que deve ser alcançado e tudo mais. Então, há uma certa subjetividade nesse sentido. Então, Nesse sentido, a gente tem um sistema, um foco, que vai orientar o desenvolvimento, a realização dessas situações que foram previamente estabelecidas. Então, a gente pode escolher, vamos dizer assim, a partir do objetivo que a gente tem, de desenvolvimento, de remuneração, ou ambos, o que que nós vamos... que tipo de foco que a gente vai escolher, ou quais os focos que a gente vai aplicar, que a gente deve aplicar. E aí, então, nós temos a aplicação desse tipo de coisa. É? Então, na aferição de potencial, nós vamos subsidiar movimentações, é? É, dá, dá condições de decidir quem é que eu vou promover para gerente, e assim por diante. É? É, existem instrumentos é, formais, é? estabelecidos, tal para a medição de potencial. Normalmente, isso é realizado por consultoria e coisas desse tipo. Uma outra, a outra análise comportamental, nós vamos promover o autodesenvolvimento, estimular a adoção dos critérios críticos, né, dos comportamentos críticos para aquela organização. E, no desenvolvimento profissional, dizer quais são os objetivos, em termos de entrega, né, do dia a dia, que devem ser uh, perseguidos para a construção do futuro desse profissional. Né. E, a partir daí, a gente pode fazer avaliação pelo gestor imediato, avaliação por múltiplas fontes, e por comitês, que tem me parecido uma forma bastante interessante de realização deste deste processo uh, nas organizações públicas. Né? E, por fim, a realização de metas e resultados para estabelecimento de metas, quer dizer, nortear uh, uh, uh, a realização dessas metas, os objetivos a ser serem perseguidos, visando a construção, então, desse futuro para a organização. E, basicamente, estabelecer indicadores de desempenho, o Balance Scorecard, que tem sido difundido, inclusive, na administração pública, tem sido um instrumento muito poderoso para, para, para esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem possibilidades de fazer a coisa, de adequar o ambiente, ou adequar, desculpe, o instrumento àquelas necessidades. Eu, eu faz, desde que eu saí da Sabesp, eu participei, tenho trabalhado como consultor né, na Price, depois sozinho, o melhor com a minha empresa, junto com a FIA e tudo mais. Eu não tenho uma experiência que eu possa dizer, eu fiz o mesmo tipo de... De, de resultado, né, de instrumento em duas organizações. Sempre, né, dadas aquelas questões da missão, da organização, da sua cultura e tudo mais, a gente acaba tendo situações, por vezes, muito distintas, justamente para atender a essas realidades diferentes e a exigências também diferentes, até o momento da própria organização. Muito bem, então aí a gente tem os modelos possíveis. Né? Eu estava falando ali do modelo eh, indireto, né? os dois primeiros lá, o análise de potencial e de comportamento, eh, pensar assim, como pode o, o potencial dessa pessoa eh, resultar em desempenho lá no futuro? Eu estou fazendo de uma forma indireta, eu, tô vendo uma, eu não estou vendo o desempenho, eu estou vendo a possibilidade do desempenho mas estou avaliando esse tipo de coisa. Da mesma forma, comportamento. Eu estabeleço alguns comportamentos, engajamento, cooperação, flexibilidade, e assim vai. Né? E, a partir daí, então, eu vou inferir que estes comportamentos me gerem para a empresa um desempenho superior. Né? Então, são formas indiretas. Né? E eu posso também ter modelos com uma, uma, uma, uma verificação direta, ou seja, não importa se a pessoa se desenvolveu, se não desenvolveu, se tinha potencial, se não tinha potencial. Importa se ela está atingindo os resultados, a meta que foi atribuída a ela foi alcançada ou não. Esse é um modelo direto, que muitas organizações adotam. E eu posso também adotar um modelo misto, em que se faz essa verificação inicial, até para direcionar o comportamento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, e também avalia-se o resultado no final. Atinge ou não atinge as metas. Ou seja, desta forma, a gente procura uh, montar um sistema de avaliação, um sistema de gestão do desempenho, uh, que vai verificar vários aspectos, vai verificar as diversas nuances uh, da, da, do desempenho, do desenvolvimento das pessoas numa determinada organização. Tá? Muito bem. Uh, isso pode ser feito também com uh, sentidos de avaliação tá? que é a coisa. Complicado até de, de, de procurar fugir de modismo. Né? O que a gente tem são sentidos aqui, o unidirecional, né? que é o gerente avaliando o subordinado, o bidirecional com o gerente avaliando o subordinado e o subordinado avaliando o gerente também, né? tendo uma mão dupla aí nesse sentido, e o multidirecional, que o pessoal chama de avaliação 360 graus, eu prefiro chamar de multidirecional, porque nem sempre são 360 graus. Eu já vi consultoria vendendo é, sistema de avaliação 450 graus. Né? A gente começa o opa, calma aí. Né? Mas é multidirecional pode ser até, sei lá, quantos graus quiser, mas é melhor. Né? É, então, que a, o, o, a pessoa avaliada e os seus pares, o seu gestor e, às vezes, os seus subordinados, se for o caso, podem entrar nisso, né? fazer essa verificação. Uh, que é um sistema extremamente interessante porque ele ele, ele tira um pouco daquela situação do, do da falta de confiança né vamos dizer assim uh, na, na capacidade de avaliação do gestor né. porém a gente precisa estar muito preocupado com esse tipo de coisa uh, para verificar o o clima e a cultura da organização se é uma cultura de colaboração se é uma cultura de isenção na avaliação ou se é uma cultura de extrema competição né. Uh, existindo uma cultura de competição, esse sistema aqui é fadado ao, ao, né, a criar inimizades, a gerar problemas seríssimos nesse sentido. Então, precisa também, ele não é não é panaceia, precisa ser considerado avaliado. Né? E também não é para tudo, é para algumas situações que se colocam ali naqueles dois sistemas. Né? Uh, então, também, não há, não há uma regra, a gente precisa considerar, qual é a cultura da organização, o clima da organização, e, às vezes, até o clima daquela própria área, para poder implantar ou não esse tipo de, de, de, de sentido. Né? É, mas, em qualquer circunstância, em qualquer modelo, o papel do gestor, o papel da liderança é fundamental. É por isso que, é, é, qualquer sistema que, te, que seja implantado, é, há que existir uma, é, um trabalho significativo sobre a postura dos gestores nesse sentido. Né? Não dá para tirar o gestor da, da conversa. Né? Ele é o responsável por esse tipo de situação. Né? Dentro desse ciclo ele tem um primeiro papel de planejar né? estabelecer as expectativas. O que, que deve ser feito? como é que você deve, o que, que você deve melhorar durante esse período? o que deve ser, deve ser uh, realizado, uh, e estabelecer um cronograma né, das coisas que devem ser feitas. Em segundo lugar, fazer, né, no segundo passo, um acompanhamento, periodicamente, a cada dois meses, três meses, ou em situações específicas, uh, discutir com as pessoas como é que esse plano está sendo realizado. E, por fim, né, ao final do ciclo, uh, fazer o que a gente chama de avaliação mesmo. Né? Quer dizer, o que foi realizado e, uh, frente aquilo que foi é, estabelecido, aquilo que foi acordado ou pactuado lá no início. Né? E aí, então, se fecha o ciclo e se começa o ciclo para a próxima situação. É, nas minhas andanças, aí, a única é, situação em que eu, eu, eu vi que existia um sistema em que excluía totalmente o chefe, dessa, né, o gerente dessa, desse processo, é, foi numa empresa privada, é, na Philips Lighting, eu posso falar porque isso estava aberto em que uh, o gerente não avaliava uh, a pessoa fazia uma autoavaliação e discutia com um profissional de RH né, da, da organização que era uh, preparado para esse tipo de situação uh, as situações em que ele percebia que ele não ia bem que ele deveria melhorar e assim por diante e fechava com essa pessoa do RH essa essa parte aqui de, do que ele deveria melhorar era focado exclusivamente em desempenho uh, desculpe em desenvolvimento? Tá? Uh, e, a partir daí, então, os dois montavam um programa e apresentavam para o gerente, discutiam com o gerente esse programa de melhoria. Né? Então, é uma situação completamente diferente, preparada para níveis, de, níveis técnicos uh, de, de, de maior experiência, né? os técnicos seniores uh, e gerentes uh, iniciantes. Né? A única experiência que eu, que eu, que eu conheci uh, em que não tinha o chefe na jogada uh, nesse, nesse processo. Então o papel da liderança é fundamental nesse sentido. E aí entra questões como a própria direção da organização incentivando isso e promovendo esse tipo de situação, sendo um patrocinador do processo. Não adianta. A gente se a alta administração não está envolvida com o processo, realmente a coisa fica fica difícil. Há que existir tanto o envolvimento da alta administração patrocinando isso e realmente mostrando que é importante e ao mesmo tempo o corpo funcional também fazendo a sua pressão nesse sentido, exigindo, solicitando e participando efetivamente do processo. Muito bem. É importante colocar o seguinte, quer dizer, o desempenho não é uma coisa só do indivíduo. Há uma, uma, uma multiplicidade de, de variáveis que influenciam o desempenho. O desempenho, a característica do indivíduo é a última situação. A empresa acaba levando pessoas a serem mais efetivas ou não. É muito comum também no setor público a gente observar certas organizações, certas áreas em que eh, não há uma, uma, uma pressão, não há uma, um incentivo à melhoria, à efetividade, assim por diante, as pessoas se acomodam, e está tudo bem, fica daquele mesmo jeito, 20 anos, 30 anos se passam e a pessoa continua fazendo o mesmo tipo de trabalho, da mesma forma, sem nenhum. É muito comum, né? infelizmente. Mas é a própria organização que não fez a coisa... Acontecer, né? fez a coisa ser modificada. Então, a característica da organização, temos a sua cultura, uma cultura de, de, né? de fazer com que as pessoas é, realmente busquem melhorias, né? que as pessoas queiram fazer sempre algo diferenciado, né? é algo extremamente importante. Né? As políticas e práticas de administração e de desenvolvimento de pessoas são políticas que levam as pessoas a buscar mais ou menos a sua, o seu desenvolvimento profissional e o seu desempenho. Né? Quer dizer, se, eu, se eu faço, se eu estabeleço uma política em que todas as promoções são feitas simplesmente por adquirir lá uma certa quantidade de horas de curso, a pessoa faz as horas de curso, é promovida e está resolvido. Para que eu vou fazer mais do que isso? E por aí vai. A própria imagem da organização que, que os seus clientes, né, o mercado, a, a comunidade... É, vê aquela organização ou exige daquela organização maior é, é, resultado, faz com que também as pessoas se movimentem. Do lado ali da, das tarefas, né? Quer dizer, a disponibilidade de recursos que essa organização coloca ou não coloca, né? a qualidade desses recursos... A a, a a própria infraestrutura à disposição das pessoas para realizar ou não um trabalho, uh, interferem no desempenho da pessoa. Né? E, por fim, há uma série de situações específicas do próprio indivíduo. Os conhecimentos, a formação né, que, ele, que ele teve, formação profissional, formação uh, acadêmica, a história dele, quais empresas que ele participou e como é que ele foi formado nesse nesse sentido, a própria idade, a escolaridade é uma coisa aqui do sexo que tem gente que discute, porque homem, homem é mais efetivo que mulher, mulher é mais efetivo que homem, mas tem lá determinadas situações que interferem. E as próprias motivações e a personalidade. Ou seja, são características da pessoa aliadas, ao ambiente que, que, em que ela trabalha e a própria condição organizacional, a situação da organização que leva a um desempenho. Né? Portanto, quer dizer, o desempenho é uma função aqui, né? que depende da capacidade da pessoa, o esforço que ela coloca para realizar alguma coisa, ou que é solicitada a realizar alguma coisa, e, no fim, também o ambiente, as oportunidades para fazer aquele tipo de coisa acontecer. Eu tenho depois alguns exemplos, mas antes dos exemplos eu queria só colocar mais uma mais um slide que fala aqui da percepção de justiça. É uma uma, uma, uma extraída aqui de dois autores, do Rego e do Souto, mas que eu acho que são fundamentais para uh, alguma coisa nesse sentido dos sistemas de avaliação, e não só sistemas de avaliação, darem certo. Né? Primeiro, o que ele chama de justiça distributiva. Primeiro, né? uh, o sistema de avaliação, o sistema de, de, de recompensas, leva as pessoas a perceberem que realmente os salários que são praticados, né, a remuneração que é praticada, a concessão de benefícios que existe e tal, é justa na organização, né, dependendo das atribuições das pessoas, dependendo do seu desempenho, dependendo das suas características e tudo mais. Quer dizer, esse sentimento de justiça é extremamente importante né, no que se refere a distribuição dos recursos, né, distribuição de justiça, vamos dizer assim. Segundo é procedimental, né, ou seja, é, o processo de avaliação é um processo que é considerado adequado né, para alcançar os objetivos. É, eu sou avaliado de uma forma que é coerente com as minhas atividades, com a, com a, com a realidade desta organização, é, ou simplesmente tem um formulário lá que a pessoa vai fazer um monte de xizinhos, e eu, eu nem sei de é que não tem nada a ver com a minha, com a minha área. Né? É, há uma discussão muito forte em relação a esse tipo de coisa com a remuneração variável. Né? Muitas vezes a pessoa é remunerada ou não é remunerada por indicadores que ela não participa. Né? Ela não tem nenhuma influência em obter aquele resultado. Né? E ela fala, Pô, mas eu não recebi, mas eu também não tinha como, como, como melhorar isso, ou ajudar a fazer isso. Né? E, às vezes, outras que, é ao contrário, né? ela recebe excelentes eh, bônus sem ter participação nenhuma naquilo. Né? Muito bem. Ah, e, por último, aqui, internacional. Quer dizer, aí volta novamente o papel do chefe. Né? Ah, esse é outro aspecto importantíssimo. Né? Quer dizer, o tipo de tratamento que o gestor ou a própria empresa, né? na, sua, na sua relação com as pessoas, eh, coloca... Uh, nesse processo. Né? Uh, a pessoa que não teve um bom desempenho uh, precisa receber um feedback para melhorar. Né? Uh, mas esse feedback tem que ser respeitoso, ele tem que ser digno, né? uh, de forma que aquela conversa, aquele momento, seja um momento de virada, né? seja um momento de fazer com que aquele indivíduo possa buscar um novo um, um novo patamar de realização, e não simplesmente eh, se sentir menosprezado e assim por diante. Né? Quer dizer, eh, existindo isso, às vezes é, é muito mais fácil dizer para a pessoa que ela não está bem, que ela precisa melhorar, né? e a pessoa realmente aceitar aquele tipo de situação. Né? Então, eh, as informações, né? eh, a justificativa sobre a decisão que foi tomada... Né? Muitas vezes pode não agradar num, num determinado momento, mas se ela é coerente com todo o processo que foi realizado, aí nós temos esse sentimento de justiça ou podemos alcançar esse sentimento de justiça. Tá? Muito bem, eu queria mostrar três exemplos aqui desse mix que a gente que a gente realizou, que a gente propôs em organizações de três níveis de governo, tá? no, no, no nível municipal aqui de São Paulo, no nível estadual e no nível federal. Tá? vocês vão ver aqui que eu não vou falar as empresas nem as organizações né, que fizeram por uma questão de, de, de, de sigilo não fui autorizado a fazer isso mas eu acho que a, a, a como foi montado e algumas situações podem ser verificadas então uma, uma organização aqui do do, do do estado de São Paulo eh, estabeleceu então para a sua o seu sistema de recompensas né, até a definição da, da, da, da da remuneração, né? três aspectos fundamentais aqui: né? a capacitação que tinha lá um 30% do peso, o desenvolvimento 30% do peso e o comprometimento. Né? Quer dizer, também tem outra coisa. Cada organização tem uma forma de, de se expressar. Né? Usar comprometimento, engajamento, depende de cada empresa em ter que respeitar esse tipo de coisa. Né? Então Uh, no comprometimento, para ele se comprometer, era assumir uh, atribuições adicionais ou, maior, ou de maior responsabilidade em relação ao seu cargo de origem. Quer dizer, aceitar essa situação, ao que parece, inclusive, isso era difícil, né? as pessoas não queriam assumir novas uh, responsabilidades, o nível de, de, de gestão, tal. então aquilo era uma forma até de, de, de se colocar. E também uma situação de inovação, né? Tá? Dizer, tem um prêmio Mário Covas, né, que, que premia uh, uh, propostas de inovação, né, situações uh, uh, estabelecidas pelas pessoas. Então, o próprio prêmio Mário Covas era utilizado para uh, colocar esse tipo de diferenciação. E se estabeleceu lá, porque era uma necessidade, uh, uma, uma pontuação negativa, dependia da assiduidade, independentemente da situação, mesmo justificada tudo mais. Então, ele ia perdendo pontos se fosse... Uh, tivesse problemas de ou seja, não ficava num aspecto só, eram vários aspectos, aquele mix, a cesta, como como eu coloquei inicialmente. Né? Aqui os diversos sit, situações e a composição de como esta, essas coisas aconteciam. na né? capacitação, formação acima da requerida para o cargo, aquisição de competências técnicas do, pelos programas e assim vai. Né? Atuação como gestor, atuação como assessor assistente e responsabilidade por um projeto ou por um contrato estabelecido. Tá? Uh, na inovação e no empenho, né, A produção que, é, que, que o indivíduo poderia ter, segundo determinadas medidas. Numa outra organização... Ah, aqui ainda vinha uma análise do nível de complexidade da atuação. Esse é um aspecto que a gente tem desenvolvido bastante lá, na FIA, uh, no sentido de uh, estabelecer níveis de complexidade da atuação. É aquilo que eu estava falando da pessoa que... Uh, o tempo é alguma coisa, não é determinante, mas é, é importante. Quer dizer, a pessoa que já tem uma experiência profissional, um desenvolvimento profissional, pode, numa mesma atividade, num mesmo cargo... Né, ter atuações completamente distintas, né? e aqui tem um nível 1, um, por exemplo, que é o primeiro nível da pessoa numa numa, numa atividade em que ele faz lá atividades de rotina, é, é, atua como apoio e sempre solicita supervisão de algum de alguma de alguma pessoa até um nível mais é, é, elevado ou um nível mais elevado naquela atividade em que ele traz conhecimentos para a organização, ele é um ele é uma referência no assunto internamente e externamente a sua atividade, ele ele representa a organização na, na sua atividade, na sua especialidade, em, em conselhos, em né, grupos de, de discussão, e assim por diante. Né? Então, a avaliação da atuação dele frente a estas situações colocadas também merece lá uma certa pontuação. Vocês veem que são aspectos que podem ser considerados subjetivos. Né? Podem ser considerados subjetivos. Porém, Uh, eles têm uma carga de objetividade uh, o que o, a grande vantagem de sistemas desse tipo é que uh, a gente procura procura uh, estabelecer lá algumas evidências de atuação uh, que podem levar à uh, caracterização da do tipo do nível de entrega daquela pessoa este é um típica situação que poderia ser utilizada aquela avaliação multidirecional dependendo obviamente da cultura, do clima daquela empresa, ou daquela organização. Uma outra organização em que se colocou lá quatro formas de avaliação. Então, a avaliação dos resultados, aí se tinha metas, esse tipo de coisa, a avaliação do desenvolvimento da pessoa, então, tinha uma série de situações de comprometimento dele, de responsabilidade assumida dentro da área, depois... A, a, a atualização então uma série de cursos que ele vinha fazendo tal estudo ia tendo lá uma pontuação e prova objetiva e aqui a prova objetiva não era uma situação de uh, Desculpe, de, de, de, de tipo concurso público, né, em que conhecimentos gerais e tal. Não, era conhecimento dos procedimentos da empresa e da própria empresa. Né? Então, tinha lá uma série de, de, de questões feitas sobre a empresa, sobre os problemas da empresa tal, que a pessoa eh, devia estudar e tudo tudo preparado inicialmente e tal. O objetivo era fazer com que as pessoas se envolvessem mais com a, com a organização e os seus, os seus programas. Né? Uh, tinha aqui, lá, então, novamente as competências, as variáveis solução de problema, autonomia, liderança técnica e aplicação do conhecimento. E tudo isso aí com evidências em cada um dos níveis de complexidade. E, e, ah, e também uma outra situação importante nessa organização, verificar a questão da assiduidade, pontualidade, relacionamento com o gestor, relacionamento com os colegas. É? Uh, todos os níveis eram avaliados dessa, com esta, essa régua aqui. E nas, nos indicadores, recuperação de créditos redução de inadimplência, ampliação dos atendidos, e assim vai. Né? E uma série de outros eh, desdobramentos baseados no, no BSC, que tinha sido implantado na empresa. Ah, por último, aqui, uma outra empresa do setor federal, né? na, na, na, no, na esfera federal, em que tinha lá toda uma ligação eh, num tripé de gestão do desempenho, gestão de carreira e gestão do desenvolvimento, né? que... A partir, principalmente, então, do, do, do, do desempenho uh, e da carreira, né, da avaliação do desenvolvimento da pessoa, se tinha lá uma avaliação de senioridade que gerava promoções. Tá? Uh, e a avaliação do desempenho também levando a promoção e levando a remuneração variável. Tá? Uh, também com uma, uma, uma amplitude bastante grande de uh, situações a serem verificadas. Muito tá? Muito bem. Aqui depois tem as bibliografias utilizadas aí para, para estas situações. Então, eu, era o que eu tinha para trazer para vocês, desses modelos e de alguma, alguma base aí, teórica, vamos dizer assim, a respeito, a respeito do assunto. O importante agora o Tiago vai chamar o público, os participantes aqui para o debate. Não é isso? Excelente. Vou ler mais próximo, para não errar o nome mais de ninguém. Né? Fiquei constrangido. Oh. Complicado, a idade vem chegando, a visão vai sumindo, algumas coisas chegam, outras vão embora. A barriga chegou e a visão foi. <risos> é, queria convidar, então, para compor a mesa, a, a senhora Claudine Jane Teixeira, que é psicóloga e mestre em psicologia de aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Psicoterapeuta individual e especialista na condução de grupos vivenciais voltados ao aumento do autoconhecimento, ampliação dos níveis de realização pessoal, bem-estar e felicidade. É coautora do livro Fundamentos de Administração, a busca do essencial. Por favor. Vou convidar agora para compor a mesa também a, a senhora Maria José de Oliveira. Ela é servidora da Secretaria de Segurança Pública, é atual diretora de recursos humanos deste órgão e já trabalha na administração pública há mais de dois anos. <risos> convidar também a senhora Ivone Fadu, ela é oficial operacional da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, é arquiteta de formação e também conta com mais de dois anos de experiência no serviço público. Eu destaco que ela realiza trabalho voluntário como professora de Taekwondo, né? então, quem quiser aprender Taekwondo é só falar com a Ivone. E eu me chamo também para o palco, que sou o Tiago trabalho na Secretaria de Gestão Pública, na Unidade Central de Recursos Humanos, sou diretor de um grupo técnico dentro da unidade, e, para desgraça da minha mãe, sou cientista social por formação. Bom, é, é bom ter gente com mais de dois anos, né é? Né? Uh, muito bem. Uh, Vamos ao que interessa aqui, então, né? Quer dizer, a administração pública tem lá as suas características e eu queria ouvir de vocês, né, pela experiência que vocês têm, a dificuldade fundamental que é a preparação dos gerentes ou a participação dos gerentes nesse nesse processo. Então, se vocês pudessem colocar as experiências que tiveram nesse sentido e como eventualmente conseguiram ajustar certas situações, seria interessante. Vou começar também para deixar todos à vontade. É, como eu disse, eu sou diretor de uma unidade lá na unidade central de recursos humanos, né, de um grupo, e isso faz, vai fazer dois anos, um ano e meio que eu tô nessa função. É, uma das nossas atribuições que nos foi delegada é tentar pensar um pouco nessa preparação dessa liderança que vai assumir a responsabilidade sobre muitas pessoas, né, por equipes. E isso não é um, um... Talvez tenha alguns poucos casos em que isso ocorre no Estado, pelo nosso, pela nossa visão geral, isso não é uma prática comum. Inclusive, eu assumi o grupo, eu sempre pontuo bem para a equipe, mas, é, sem nunca ter tido uma posição gerencial antes. Né? De repente eu tinha oito pessoas é, dentro de uma equipe, os quais eu tinha que gerenciar, muitos com mais tempo de estado do que eu tenho de vida, né? é, outras pessoas novas que estavam chegando é, na equipe, né? a equipe ela era basicamente nova e muita vontade, mas também muita irresponsabilidade, entre aspas, de minha parte, porque eu senti até vergonha de como eu vou orientar uma pessoa de 35 anos no Estado sobre um processo de recursos humanos, falando que eu sou da área. Eu não tinha coragem de olhar para, para as pessoas e falar assim, como que agora eu estou chegando aqui, sou um garoto que tenho menos é, do que você tem em tempo de Estado, e vou falar assim, não, isso está certo ou isso está errado. A minha responsabilidade é te orientar. É, e vou te falar que não foi fácil, não está sendo fácil, e eu acredito que essa experiência de muitos né, que assumem sem ter uma, uma preparação até psicológica para lidar com outras pessoas. Eu não sou uma pessoa fácil, não sou uma pessoa paciente, apesar de muito simpático. Né? E... Então, eu tenho essa, esse problema. Eu nunca, tive, nunca fui bom em relações interpessoais. Eu sempre vivi muito mais no meu mundinho né, de pesquisador. Fiz ciências sociais, como eu disse, para a desgraça da minha mãe. A grande alegria da minha vida era ficar pesquisando, lendo livros, é, vasculhando alguns... Fiz uma pesquisa na época, era FEBEM, ficando vasculhando prontuários de garotos infratores, né? E de repente eu ia ter que lidar com com essas aspirações das pessoas, pessoas com muita boa vontade, mas que ao, pedindo ajuda para certas situações, é, pessoas com muito conhecimento e eu não tinha conhecimento às vezes para avaliar a, a questão desses servidores. Então vou te falar que a falta desse treinamento para mim Desse treinamento, não eu vou dizer assim, dessa maturidade e experiência, para mim é muito grande. Mas. É, a vida, ela é assim, né? Eu também não vou te dizer que se você tentar planejar demais, é igual quando você vai para a praia fim de semana fazer farofada. Você planeja tanto que a hora que você chega já está chovendo. É, então você tem que. Às vezes as coisas acontecem você tem que saber lidar com isso. É, eu não estou não sabendo lidar, estou tentando. Saber, mas. Está aprendendo é com isso. Está aprendendo na prática, é. né, no dia a dia. Na, na, na, na secretaria que você dirige, né, a parte de recursos humanos, você, você, é, vocês têm algum programa, alguma atividade que, de desenvolvimento do, do gestor para esse tipo de coisa? Você me falando no início ali da dificuldade que vocês têm nessa, nessa situação. Né? É, de fato, na Secretaria de Segurança Pública, a coisa é um pouco complicada em termos de avaliação em todos os termos, mas a avaliação é para nós é mais complicado, é. porque é aquilo que eu estava conversando com o senhor. A nossa algumas secretarias, eu pontuo assim: a segurança, a educação, saúde, existem focos. Segurança, qual é o foco? Polícia. Pô, você fala segurança é polícia civil, polícia militar. Administrativo parece que não existe lá. Então, só é polícia civil, polícia militar. A mesma coisa educação, qual é o foco? Professor. Administrativa também não existe. E saúde, qual é o foco? Médico? Pronto, não existe. Então, a, nossa, a minha dificuldade maior na avaliação, eu vou falar na avaliação, que é o tema aqui. É como é que se fala? Conscientizar os superiores, né? os diretores, os chefes, de como avaliar o funcionário. E explico por quê nós temos, uma, nós temos a segurança pública São Paulo todo. Então, eu tento, através de telefone, e-mail, colocar para eles como deve ser avaliado. Tá, coloquei, mostrei, expliquei, chamo para a reunião, explico tudo. Ótimo, bonito, legal, vai sair certinho. Daqui dez dias já não é mais o mesmo chefe. Ele não participou daquilo, entendeu? Então, ele não está nem aí se vai dar certo. Por quê? O chefe, geralmente, é um delegado de polícia. Hoje ele está lá, daqui a dois meses ele não está mais. Então, como é que ele vai poder avaliar a atividade, se o funcionário é pontual, se ele, é, se ele veste a camisa, se ele é participativo, se ele é interessado? E, a, e tem a contrapartida também, o cara fala assim, ah, para que eu vou me esforçar, se ele não está nem sabendo o que eu faço, ele não, não liga para mim, ele, vai, ele faz o que ele bem entende. E nós tivemos muitas dificuldades, que até nós conversávamos com a unidade central de superior, assim, eu não quero avaliar ninguém, eu não vou avaliar. Não, mas tem que avaliar, não, mas eu não quero avaliar, por que eu tenho que avaliar? Não quero avaliar. Mas não, aí vem o problema, envolve dinheiro a avaliação envolve dinheiro. Se o senhor não avalia, essa pessoa não vai receber. Aí, ah, é? Ah, então dá 100% para ela, está tudo bem, pronto. Eu fico bem comigo e fico bem com ela. Não importa se ela fez bem, se ela fez mal, se está certo ou tá errado, não importa. Então, quer dizer, é muito difícil você colocar avaliação de desempenho na minha secretaria, pelo menos, eu tenho muita dificuldade. Não consigo conscientizar os superiores e os funcionários da importância da avaliação. Não consigo, porque fica aquela coisa... Ah, Fala assim, ah, tem que fazer curso. Tá, quem vai pagar o meu curso? Eu não tenho o fazer curso. E a secretaria também não se interessa em fornecer cursos ah, para a melhoria do funcionário. Entendeu? Então, quer dizer, o pessoal fica... Daquele marasmo, né? Ah, tá. Ele não me dá também um retorno e acabou. Fica por isso mesmo. Eu recebendo o meu dinheirinho, tá ótimo. Quer dizer, é uma, uma, uma, é uma relação extremamente. Por isso que eu sempre falo que eu nem acho, na, no nosso caso, não acho tão interessante a avaliação ter como retorno dinheiro. Tá? Entre aspas, como prêmio, dinheiro. Por quê? Ah, eu não gosto da cor dos seus olhos, eu vou te dar 50. Ponto. Ah, para ele, ah, ele é legal, para ele, eu gosto dele, tá? ah, vou dar C. Não importa se ele trabalhou ou se ele não trabalhou. Então, o que importa é a, a identidade, a identificação com o funcionário e tudo. Na, na Secretaria, esse modelo de avaliação é tipicamente focado em comportamento, então? Tem, tem várias coisas. É comportamental, com verdade. Comportamental tem. É, mas eles. É, não, não, ligo muito para esse tipo de coisa, de avaliação. O pessoal não está atento muito para isso, né? tanto faz. Então, eles vão colocando lá. 5, e pronto. Está resolvido. Né? É, é, uma, é uma dificuldade. Realmente, é o, o, o papel do gestor, nesse caso, está um sendo ou realmente coloca colocado. Mesa, maioria, Sempre tem as exceções. Né? É, e, e, e você, como, como, como participante desse, desse processo, né? não sendo gestora, como é que você tem, tem visto na sua área e também você participou já há mais de dois anos né, no Estado? Então, você já teve várias secretarias e várias experiências nesse sentido. Né? Quando eu entrei no Estado, em 87, eu participei por três anos da primeira avaliação que dava é, avaliação bom, muito bom, excelente, regular. E, nessa ocasião, eu era uma pessoa muito interessada, porque eu estava recém terminando a faculdade e fui absorvida pela Secretaria é, do Departamento de Obras Públicas numa obra que era inédita, que era penitenciária. Então, eu me dedicava muito, tanto é que eu gerenciei, a, com isso consegui por sete anos o cargo de assistente técnica de direção por essa experiência. Mas, nesse tempo de avaliação, eu não consegui nenhum muito bom. Nenhuma nota a mais. Por quê? Porque só era dado, nesta época, para os amigos ou para quem tem, tinha cargo em comissão. Tá certo? Acredito que vocês também passaram por coisas assim, né Aí, eu passei depois por uma outra avaliação, no ano passado, onde o, o nosso chefe imediato, eu trabalho hoje no gabinete, eu sou a única a liberar recursos. Apesar de não ter cargos hoje, eu sou... A única profissional que libera, quanto à exigência técnica, recursos por todo o Estado na área de esportes. O meu trabalho é político. Quando o meu chefe tem uma direção, eu levo o desenvolvimento esportivo e recursos para, esse, para essa cidade. Tá certo? E esse chefe ele me ouvia. Era atento. Então, nós desenvolvemos e conseguimos muito recurso para a secretaria e, politicamente, muitos dividendos para a secretaria. Se o meu chefe não me escuta, eu não falo para ele quanto é importante a minha atuação. Se ele não me recebe, ele não faz um planejamento. Ele não vai fazer propaganda do que ele faz, ele não vai levar recursos e ele não vai ganhar voto depois. Tá certo? O meu atual chefe nunca me recebeu. E ele me avaliou. Eu fiz o um curso, recentemente, de meritocracia, onde eu observei que meus colegas todos do Estado estavam passando a mesma coisa do que eu. Eu me expus contando todas as minhas histórias. Tá certo? Porque eu sou uma pessoa... É, com uma criatividade fantástica. Eu inventei um monte de coisas e mudei o estado sozinha, em um monte de coisas. E, por causa disso mesmo, os meus chefes imediatos se sentem, muitas vezes, não é, incomodados. Então, aí, me foi impedido de fazer a segunda parte do meu trabalho, que é vistoriar o que eu faço. tá certo? E aí, que eu, ainda, que eu liberasse os recursos sem ir vistoriar. E eu disse não e consegui não me prejudicar profissionalmente, tá certo? Mas, atualmente, a avaliação que eu fiz, a autoavaliação, chegou em minhas mãos com um bilhete para me assinar. E ela não era aquela avaliação que eu fiz. Então, eu, com essa experiência do curso de meritocracia, que eu acredito que alguns aqui fizeram, tá? e perceber a importância de estarmos vivenciando todos isso, a mesma realidade, eu fui lá e fiz um recurso. Tá? Não aceitei, entreguei a minha, que eu tinha tirado cópia. tá certo Mesmo assim, o meu chefe imediato manteve o mesmo papel. Ele não reavaleou. O carimbo era o mesmo, estava no mesmo lugar. Por isso eu sei. Eu tirei xerox da dele também. Aí, então, fiz outro recurso. E também, nas últimas instâncias, ficou mantido o meu resultado. tá certo Eu passei por três tipos de avaliação. Uma onde eu não fui promovida, outra, onde eu ainda era ouvida e consegui modificar a atuação, e hoje que eu não faço mais e o, e o recurso está parado. Entendi. Então, eu posso te dizer que está muito ruim. Entendi. Claudine, como é que fica a, a satisfação das pessoas, né? a, a, esse sentimento que a gente falou da injustiça, e tal, frente a situações desse tipo? Né? Eu acho que o complicado é justamente... afeta o sentimento... De a frustração, né? a pessoa fica muito frustrada de, de, repente, estar fazendo ali seu trabalho corretamente e não tem um reconhecimento, não conseguir levar adiante, não ter uma avaliação condizente, adequada, e o sentimento de injustiça que vem à tona com tudo isso. né? Então, é, acontece de terem adoecimentos. né? A gente estava até conversando sobre isso, quanto isso... Vai para o nível emocional e vai acabando indo para o nível físico também. Então, a frustração, quando você tem uma série de iniciativas, aquilo não é reconhecido, ou quando é, não tem um espaço para avaliação adequado. Eu estava conversando com a doutora antes que eu tenho muitos colegas, um grande número de pessoas tá com licença, saúde, porque elas entram do esta no Estado com um cargo simples estudam, fazem faculdade, aprendem, aí ficam numa posição, mas, de tanto e tanto tempo, muda a política, aí elas são afastadas do cargo de gerenciamento, ensinam tudo para o cara que vem de fora, mas aí elas adoecem, porque eles tira ela de lá, põem no escanteio e ela vai parar no hospital. Então, acho que acontece esse tipo de sofrimento, de adoecimento, e acho que um outro lado também, né, quando as pessoas então não fazem a avaliação dessa forma mais completa, conforme foi exposta, e fazem só essa avaliação, por exemplo, do xizinho, da 100%, que não é uma avaliação engajada. E não tem, por outro lado, um feedback, uma avaliação mais ali direta, com a pessoa, do que ela está fazendo, do que você espera que ela faça, se ela vai entregar aquilo ou não. E, aí de repente, você tem que lidar com uma pessoa que está com a cara feia, está emburrada, irritada, e você não sabe exatamente por quê. Então, como fica o ambiente quando não tem uma clareza daquilo que é esperado e do que você está fazendo? E não tem um retorno depois daquilo. né? E como isso afeta o ambiente todo, a qualidade de vida das pessoas quando tem esse tipo de situações. Essa falta de clareza eu vejo é, por vários lados. Tanto do servidor, que não tem noção da expectativa que se tem dele. né Chega no fim do ano, você faz uma avaliação, fala, oh, você é joinha, ou então você é muito ruim, não presta para mim, é, que é o que muitas pessoas recebem na avaliação. E a pessoa se pergunta, eh, mas... Se eu sou tão ruim assim, por que, que você nunca me falou isso? Né? E o despreparo do gestor é muito grande. Mas tem também uma, tem um outro lado que eu acho muito sério, né? e do ponto de vista ético, é a postura mesmo das lideranças, primeiro com o outro, né? que eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração o outro, mais às vezes até do que nós, a gente tem que se levar em consideração para poder levar o outro e uma falta de, de um problema muito sério com relação para falar uma, uma linguagem que todos gostam que são com os recursos públicos mesmo né? o gestor muitas vezes ele nem sabe que ele assina todo mês uma folha que significa assim ó, estou pagando tanto para o servidor ele nem sabe quanto custa isso ele, quando faz uma avaliação é, ru, é, ruim, errada, mas avaliando mal um bom servidor, ele, obviamente, está gerando a desmotivação. E, do outro lado, também, quando ele avalia 100% servidores que não têm o engajamento, que eu vejo também pelo outro lado, ele está simplesmente queimando o dinheiro. Né? A gente fala muito de corrupção, é óbvio que corrupção existe, é um problema, só que existe um estudo que mostra que 80% do dinheiro que vai embora é por má gestão dinheiro que poderia ser bem investido em outras áreas e são colocados. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta. Eu sei que as pessoas não gostam muito disso, mas eu faço cerveja, adoro cerveja, a barriga já demonstrou. E tenho um sonho, obviamente, de um dia ter uma cervejaria. Minha cerveja chama cerveja macumba. <risos> é? e... Mas não é vendida, então não é propaganda. Mas eu tenho essa expectativa. Eu fico brincando, assim, eu falo, Pô, imagine se eu teria a mesma postura que eu tenho no serviço público se eu tivesse um programa de remuneração variável nesse meu pequeno negócio. Eu daria todo mundo... É, tem uma remuneração variável, eu daria 100% para todo mundo, talvez dois meses depois eu estaria falido. Só que o que é público, é, infelizmente, para nós brasileiros, não é de ninguém. É dinheiro que está aí. Ah, tem dinheiro, Paga paga a qualquer critério então se vaza se por várias linhas né tanto essa como a, a na hora também quando a pessoa faz uma compra errada então existe uma despreocupação uma falta de é, responsabilidade responsabilização por parte do gestor muitas vezes que eu noto obviamente não são todos fato que decai nisso né o, o gestor quando ele está falando ó oh, todo mundo aqui é sem ele não está só arruinando muitas vezes algumas relações, até daqueles outros que falam, pô, sou professor, me dedico para caramba, faça a diferença. O outro que não vem, que está cansado, e não vem também, se eu não fizer nada vai dar no mesmo. Então por que, que eu tenho aqui que me matar, me adoecer, gastar meus neurônios, meus fins de semana, às vezes deixar de ficar um pouco mais com o meu filho, com a minha namorada, com a minha mulher, seja qual for a situação da pessoa, para. Para nada, né? porque, em tese, esse reconhecimento também é o oposto. Então, acho que tem esses múltiplos lados que, obviamente, devem ser considerados. O gestor, a partir do momento que ele assume aquilo, é muito fácil, todo mundo quer ser diretor, vou ganhar um pouquinho a mais, mas ninguém quer assumir o ônus da direção, de você chegar e ter que falar assim, ó, oh, meu amiga, a gente tem que acertar os rumos. A gente é responsável pelo desempenho de uma equipe que é responsável pelo serviço que a gente presta. Não adianta só a gente reclamar depois que a gente não é atendido no hospital, que a educação é ruim. O que a gente faz para gerar um desempenho efetivo com relação a isso? É, sem dúvida. É aquele, aquele aspecto que eu coloquei lá do desempenho, no, no, nos slides finais ali, que não depende só do indivíduo, né? depende de toda uma questão organizacional e de, e de recursos que são colocados à disposição também. Né? Eh, e a gente sabe que realmente o papel do gestor é fundamental e ele não, não assume, no serviço público principalmente, não só no serviço público, mas no serviço público principalmente, ele não assume esse papel. Né? Então, uma, uma das coisas eh, interessantes eh, é um certo controle externo. Né? Ou seja, eh, há uma série de atividades públicas, né? tipicamente de Estado, que são acompanhadas pelo, pelo pela pela sociedade civil, né? pela imprensa, pela, pela, pelas organizações voltadas para esse tipo de coisa. E como é que como é que esse tipo de, de controle externo, vamos dizer assim, tem sido utilizado ou como ele deveria ser utilizado na visão de vocês para melhorar estas situações de de, de conscientização dos gestores nessa nesse aspecto? Eu não sei, eu tenho claro que nós todos funcionários somos cobrados, fazemos cursos e vamos atrás de, é, avali... de nos aprimorarmos. Mas a parte de gerenciadores, não. Ninguém cobra a um maior aprendizado deles, ninguém explica para eles, quando eles chegam, como é a máquina. Eles chegam despreparados e não estão e nenhum momento vinculados ao produto que eles fazem, tá? Por exemplo, quando vem um, um gestor dentro do esporte, ele teria que saber o que é o esporte, quais são as ações, teria que ser explicado para ele. Ele cai de paraquedas, tá certo? Mas não, ele não e aí ele não escuta os funcionários, fica completamente longe do conhecimento real. Então ele não tem nenhum vínculo. Então, nós precisamos ter cartilhas de como atuar, tinha que ter um trabalho de apresentar a máquina para cada gerente, cada nível hierárquico. Na Secretaria de Segurança Pública, esses indicadores são muito, muito fortes, são muito... São, são muito fortes mesmo, com toda essa confusão que acontece... aí. A gente fala assim, o nosso gestor, o nosso secretário lá, coitado, ele não tem nem tempo de pensar em administrativo, com tantos problemas que aparecem para ele. Então, o foco é o chefe de gabinete, com certeza. Sobra tudo para ele. Mas a dificuldade da segurança que eu sinto é, uma, eu não consigo avaliar meu chefe. Eu sou avaliado, mas o meu chefe eu não avalio. Sim, mas esses indicadores, de certa forma são utilizados ou deveriam ser utilizados ou poderiam ser utilizados nesse processo Poderia, da secretaria? Poderia até, até ser utilizado sim. Mas, então, é aquilo que eu falo. Se o meu foco é, o meu foco da, da avaliação é só administrativos, eu não tenho policial sendo avaliado, eu não tenho nada sendo avaliado, da parte que a, o foco da minha secretaria é policial, não é o administrativo. Entendeu? Então, conclusão... Uh, se eu não consigo avaliar ou só avaliado, mas não consigo avaliar e, e como a rotatividade deles é muito grande, porque é difícil se eu manter um policial no mesmo local por muitos anos, por muitos meses, Esse, a rotatividade é muito grande. Então, e a maioria das que eu, o que eu acho errado, as maioria das chefias administrativas está com um policial. Então a diretoria de pessoal da, da que nós falamos da Secretaria de Segurança Pública praticamente tem três RHs. Eu sou dos administrativos. Eu tenho outro que é só de polícia e tem outro que é só de polícia militar. Então quer dizer, o, mas quem está na, na parte da diretoria administrativa do, da, da área da polícia civil é um delegado. Tudo deveria ser um administrativo? Normal, comum, não precisa ser delegado, né? porque é uma área administrativa, é concessão de adicionais, de vantagens, avaliações e tudo. Então, para que um delegado naquela área? Mas coloca um delegado. entendeu? Aí a mesma coisa. Agora, na, no gabinete, não, estou eu. Mas é, também, se pudessem tirar, tirava porque um delegado... Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, se a gente pensar numa empresa de engenharia, a engenheirada domina. Não se pensar é num hospital, médico os também. médicos dominam. E assim vai. Quer dizer, na, na mas área, é, na mas área... não está certo isso, é, porque não, não, a parte administrativa porque aí você não consegue não ontem, ontem né? Ontem no, no, no Congresso estava sendo debatido, deve ter médico aqui, ou pelo menos alguém que trabalha na área, estava sendo debatido a questão do ato médico. Né? É, que é uma segundo eles né, as outras profissões é uma agressão né, ao fisioterapeuta ao psicólogo e assim por diante que não pode fazer nada sem sem o um médico então tem essa, esse tipo de coisa mesmo dá uma tentativa aí sempre né, de dominação de uma certa de uma certa área e nada mais é, comum do que a secretaria de segurança pública ser dominada por é, policiais ou por por delegados por, por, doutores sei Aham. Entendeu, doutores? Aham. Então Aham. eles falam assim, você, eu sou doutor. Tá é certo, entendeu? É, isso mesmo. Não, mas é Natural, isso, isso efetivamente acontece. É, e, e, e, e veja, eu, eu nessas minhas andanças todas aí, já vi com um delegado eu nunca trabalhei, embora, embora tenha sido, tenha sido um sogro da, da Secretaria de segurança pública, não era delegado, era investigador, mas era, eu, eu conheci um pouco da da, da, da, da, rotina, né, de vida dele, dos amigos, aquela coisa toda. É, mas é, eu tenho visto médicos muito bem preparados para serem administradores, né? Quer dizer, para, para administrar áreas, para, para considerar é, engenheiros também que são muito bem preparados para até até querem fugir um pouco da coisa técnica né? do dia a dia deles lá da profissão e tal porque ou não se identificam mais ou já passaram desse processo ou já estão mais voltados para uma uma situação de gestão propriamente dita, mesmo, e gostam né, desse tipo de coisa, e, são, e realmente trazem visões muito legais. Nesse, nesse sentido, obviamente que tá, uh, o problema está em escolher a pessoa que realmente tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de interesse e não simplesmente nomear porque não tem outra outra possibilidade. Né? Você quer falar alguma coisa? Então nós sempre colocamos políticos em cargos de gerenciamento, né? Mas isso Muito não vai poucos adiantar? Isso é uma realidade. Eu acho que esse é o tipo é, é da coisa que é, é. é dada. Né? É. É, eu, eu eu eu eu eu acho que a gente tem que tem que é, construir, aí vem a minha, minha posição, mais como cidadão do que qualquer outra coisa, é, a gente tem que construir uma burocracia forte que, que tenha não, a con, não contrapor, porque o, o governador, o prefeito, o presidente da república que foi eleito, ele foi legitimamente é, é, é, colocado naquela posição. E ele tem que trazer uma, uma, uma equipe ou pessoas, ou não é? que sejam vinculadas com aquele pensamento para até implantar aquela forma que foi legitimamente decidida pela população. Então, esta é uma questão... É um mérito, né? é um mérito deles. E, e, então, essa é uma questão que é... É, é, é, uma, é, uma, é uma discussão que não, não leva a lugar nenhum estéreo, no sentido de que é, há uma, uma, uma realidade né? e que é legítimo que a política seja seja condutora de determinadas situações. Se no, na, na, no esporte, se num determinado momento a, a, a, o incentivo a esportes de ponta deve ser colocado, em outros momentos não é esse tipo de coisa, mas pra, mais para a periferia como forma de cidadania, de tirar as pessoas dessa, dessa situação... Uh, vai depender do, do, do tipo de campanha que foi feita e de promessa que foi feita. Então, essa é uma coisa importante. Uh, o que se pode, eventualmente, discutir seria a quantidade de cargos públicos que são colocados uh, uh, como, como cargos de confiança uh, de fora da, do órgão. Mas que também é algo que uh, vai ser muito difícil trocar, tocar nesse ponto. Uh, o importante seria uh, constituir essa que eu chamei de burocracia, né, forte, que pudesse, apesar dessas pessoas colocarem a sua, a sua, o seu direcionamento político legítimo, né? existir uma série de procedimentos, de, de, de, de, de, práticas internas que respeitassem o público que é permanente, né? E essa, essa é a coisa mais difícil, né? Essa é a situação mais difícil, que eu acredito que com esses debates que estão sendo colocados aqui. Na, na, na, pela, pela, pelo governo do Estado nesse momento, é, é, pelo menos lança uma semente é, nesse aspecto. Obviamente que deve ter aqui no público, e é, eu espero que tenha, é, algumas secretarias ou algumas companhias, né, algumas empresas ou fundações ou, ou autarquias é, que tenham uma situação pouco diferente desta que vocês, vocês estejam colocando, ou muito diferente destas que vocês estejam colocando. Ah, tô, não, depois eu pergunto, depois eu pergunto. <risos> Deixa só ficar esse no ar aí, depois... Né? Porque é, eu tenho tido experiências, é, ao longo de 20 e poucos anos aí, experiências muito boas com o setor público, né? com áreas, com empresas públicas e organizações públicas. E experiências ruins também. Quer dizer, como tenho tido experiências muito boas com com visões na iniciativa privada e coisas tipo e experiências péssimas é? É, em situações que você fala do, do, como é que deixaram chegar neste ponto é? É, só que na iniciativa privada o cara quebra no setor público não não, é, Tiago? não e tem um tem um ponto é, pessoal Rio né mas eu acho que assim às vezes a gente tem é, experiências excelentes tecnicamente mas eu acho que mesmo essas experiências tecnicamente elas são Muitas vezes mal vistas, porque elas são mal pactuadas, vamos dizer, com os servidores. Então, os servidores não entendem o significado daquilo que foi criado e falam: Ó, oh, isso está sendo criado para uma injustiça para mim. Agora, tem outras, obviamente, que até tecnicamente tem problemas, a gente tem que corrigir, tem que ser discutido. É e certo. como você falou também, a questão das empresas. Na empresa privada não é tão diferente. Eu estou acompanhando o CONAR, que é um congresso sobre gestão de pessoas onde o maior foco é a empresa privada e esse problema que a gente compartilha aqui é o mesmo que se tem lá No apesar da aqui às vezes a gente só fala com mais tranquilidade eu acho que o servidor público até a estabilidade garante que ele fale isso mais abertamente interno no governo dentro da organização. O cara da organização ele vai falar na porta do bar. Quem gosta de bar, eu sou um frequentador, gosto muito, acho que é um ambiente para avaliação antropológica excelente. Você fica lá tomando uma cervejinha e ouvindo o que as pessoas comentam. Tudo que eu ouço no, no, na, na minha mesa do escritório eu ouço Outros, as outras pessoas falando das organizações da mesa do bar, é porque ó oh, vai ser mandado embora e vai ficar aquele outro que é queridinho e não sei o que lá, estão fazendo um PDV e não sei o que aquele chefe também como que ele entrou lá, o cara não tem competência nenhuma, não consegue nem conduzir uma equipe, isso é uma é um, um aspecto de relação humana que eu acho muito complicado. Né? Eu acrescentaria só uma coisinha, que na iniciativa privada eu acho que é interessante tocar nesse ponto, né? porque eu também quando estava lá na Sabesp, ficava, ou oh, quando eu tiver na iniciativa privada, ou na iniciativa privada isso não acontece. Muito pelo contrário, o autoritarismo é muito maior. As panelinhas, as equipes, elas são muito mais fortes. O cara que é contratado lá com o gerente, ele traz a turma dele e manda embora a turma dos outros. Ele é Do jeitinho que você estava falando aí... né? Tem um estudo que mostra que a permanência de CEO, que são os presidentes, agora virou moda falar em inglês. Então, é, é eu falo tudo. igual na moda. CEO... Aliás, só um parênteses, eu vi uma, uma, uma palestra do Ariano Suassuna é, e ele comentava que ele foi convidado para fazer uma, uma abertura do, do ano letivo numa escola lá em Recife ou no Recife como eles preferem falar e tinha uma faixa enorme assim na frente do colégio da escola e ele estava lá né hoje aula show com Adriano Suassuna antes que ele parou falou tira essa essa faixa daí falei, aula show eu não dou eu no máximo dou uma aula espetáculo <risos> Porque e... não preciso de, de, de, do, do é. estrangeirismo nesse sentido. Mas esse estudo mostra que, hoje em dia, as organizações, a partir de 2008 isso acentuou mais, é, mudam-se os presidentes em quatro, quatro anos, é a média. É equivalente ao nosso tempo até de governo. E a grande reclamação é o quê? Muda-se tudo, às vezes até política. Uma empresa que estava é, fazendo aquisição para ter vários setores, vários focos, deixa de ter isso de uma outra de uma hora para outra, né? Isso afeta a cultura. Então é, essa comparação, ah, porque aqui às vezes só não funciona. Eu sou bastante, eu acho que é difícil em qualquer lugar e não funciona na maior parte dos lugares, né? Porque lida com relações humanas. E mesmo aqueles que vendem, né? Saiu na rh que uma consultoria que eu não vou citar o nome que vende aí a milhões programas de gestão de desempenho. Eles estavam felizes da vida, que parece que eles tinham conseguido fazer uma, um programa de gestão de desempenho naquela consultoria internamente que estava funcionando. Então eles vendiam coisas que não funcionavam. Para eles né? mesmos. Por quê? Então, Relações Então, a é, é importante ter essa coisa de né, não idealizar o outro. Né? É, quer dizer, nós também temos problemas, né? porque no sentido, Claudine. É, questões do próprio funcionário, né? Do próprio, como é que ele se, se porta em relação a esse tipo de coisa, não sei se você... É, é, quer dizer, na sua é, relação com o gestor, né? o quanto que ele colabora nesses processos? Né? É, eu acho que duas coisas que, conforme vocês foram conversando, me ocorreram. A fala do Tiago no início, falando dos 800 mil funcionários públicos, da importância desses gestores terem, sim, um preparo, por mais que tenha... Essa parte é, dos cargos de confiança, que, que são cargos né, políticos e tal, tem que ter gestores com preparo para estar nesse lugar. E a parte da comunicação, como isso vai se dar para ter uma aceitação, uma boa recepção daquilo, das mudanças, das diretrizes e tal, como que essa comunicação é feita para, ter, para a informação conseguir circular para não aí do ponto de vista psicológico, né? Como que acontece para a comunicação rolar? Porque se eu chego atacando a pessoa, ela vai criar uma resistência, vai criar um bloqueio, ela vai ficar defensiva ali. Então, em geral, para a comunicação rolar, eu tenho que começar fazendo um clima mais amistoso, ter esse clima de cooperação e poder começar falando, por exemplo, eu quero ter uma conversa, falar mais de aspectos positivos no começo, depois daquilo que eu quero chamar mais atenção, um aspecto negativo, então isso tudo pode ajudar nessa comunicação e pra, também para facilitar a comunicação, eu tenho que ter esse autoconhecimento, porque aí eu vou saber como eu estou me portando, como que eu estou reagindo, quais são as emoções que estão ali mais fortes pegando e aí esse lance do autoconhecimento é muito importante. Que está na moda né? também falar de inteligência emocional, que é eu me perceber e poder perceber o outro. Como que a pessoa está recebendo aquilo que eu estou passando para ela? Que parece que, na verdade, não tem nem comunicação por enquanto. Né? Então já é um outro nível, estamos falando aqui de um outro nível. Conforme conseguir ter essa comunicação, como fazer para ela ser efetiva, eficiente? A importância de eu me perceber e poder perceber o outro, ter essa sensibilidade. Então, nesses tempos que eu estou dentro do Estado, que são 27 anos, vai fazer 27 anos, existia um diálogo. Só que, atualmente, nós não estamos tendo mais. Eu não posso planejar se eu não tenho diretrizes. Eu não posso inventar coisas novas se eu não sou nem recebida. Tá certo? E eu acredito que muitos desses colegas aqui estejam tendo esse tipo de dificuldade. Nós estamos. Muito fechados. Nós, não, nós fomos avaliados a revelia. Ninguém deu um feedback para mim. Deram para vocês? Porque para mim não deu. Estou olhando aqui para ver se fazem sim aí, porque eu, eu aceitei com cada um. Muito bem. Aqui, ó. É, então, dentro do nosso planejamento aqui, eu, eu, eu tenho a, a possibilidade então, agora de abrir para questões do público, né, do, da plateia, né, é, para os nossos convidados e para mim também à sua disposição. Eu sou Maria José, dentre as milhares que existe na Casa Civil, viu? Eu sou Maria José Agostini, que tem um tanto lá na Casa Civil. É, em relação, é, o Tiago colocou no, no começo, muito bem colocado, que aqui não se trata de discutir os instrumentos. Entretanto como é, foi colocado mais de uma vez e, e o, o discurso girou em torno, digamos assim, de 100%, de nota aqui, nota ali, como que avalia a pessoa que está lá há tão pouco tempo, avalia o outro, enfim. Sobre isso, é, me parece que, às vezes, a gente poderia repensar, eu não sei como que a Unidade Central faria isso, não sei nem se teria como, mas repensar essa maneira, porque, quando você coloca realmente, e é, e é assim o nosso instrumento, o 5 o 4 corresponde a bom, ótimo, alguma coisa. É subjetivo. A carga de subjetividade aí é muito alta. Então, eu penso que talvez é, tivesse que pensar uma maneira de malear isso para quantificar um pouco. Quando você quantifica, talvez a atuação do servidor, eu acho que o retorno talvez seja mais compreensível, tanto para ele quanto para a chefia. Ademais, além disso, é, sobre... Eu também gostaria de colocar, que, que eu anotei aqui, justamente o que ela falou, que não teve feedback. Né? Mas eu acho que a justificativa é feita. Fundamental, e é fantástica essa justificativa, essa iniciativa de colocar uma justificativa no instrumento. Não se pode deixar passar. Mesmo que a pessoa tenha 100, ah, ela é ótima porque ela é ótima, mas como assim? A ah, outra é ruim porque é ruim, mas como assim? Nós tivemos casos de pessoas que tiraram menos de 70, nós não temos PDI. Entretanto, nós temos a progressão. E, quer queira, quer não, são pessoas que estão há muito tempo esperando uma progressão. E, como alguém disse aqui, que há tempos atrás era só para um determinado número de pessoas, continua sendo, porque a progressão é para 20% do quadro. Então, a avaliação vai pesar, sim. E, nesse caso, eu acho a justificativa fantástica. O ano passado, nós tínhamos o um argumento de falar assim, tem que justificar. Agora, esse ano, muita, já houve assim, muita gente, ah porque não vamos justificar, não vamos... Mas, se você deu menos de 70%, eu acho que é fundamental, sim. E tem que chamar, sim, a pessoa e dar o feedback. Mas, se você tem uma avaliação um tanto mais quantitativa para embasar o seu argumento, para embasar, a sua avaliação qualitativa eu acho que talvez ajudasse é isso que eu queria Obrigada. como representante da UCRH aqui eu vou fazer apenas um comentário a gente está observando isso sim a gente sabe disso né a gente sabe da dificuldade ninguém acha que que o o, o que nós temos é excelente tecnicamente não mas quando a gente pensa a gente está pensando é, Pensando, né? estamos trabalhando, não fazer isso para uma administração pública. No caso da 1080 que você citou, atende todas as secretarias com universos de pessoas assim muito diferentes. Nós sabemos como que é. existe uma, uma dificuldade inerente que a gente é, obviamente está trabalhando. É, inclusive a gente é, garantiu que a, os instrumentos fossem revisados ano a ano porque a ideia é que isso seja uma, um instrumento em constante mudança. A justificativa foi o modo que a gente encontrou, naquele momento, com as limitações que nós tínhamos do instrumento, de fazer com que isso fosse minimamente é, é, pontuado e objetivado. Ou seja, você é muito bom em projetos, inovações, eu nem lembro quais são os critérios, mais pontue, coloque o que você fez... Até porque, se o seu chefe dê menos, quando você entrar com recurso, vai falar assim justifique por que você está me dando menos. Vamos, é, Isso é uma, é uma tentativa é, que a gente, obviamente, procura melhorar. Mas é importante que se tenha essa colocação. Talvez, e isso eu vou falar pessoalmente, não pela unidade central, eu discordo um pouco de tirar tanto o gestor. Eu acho que a gente tem que empoderar o gestor de decisão, mas tem que botar gestores preparados para isso. Senão a gente cai numa noção que basta uma máquina lá, não precisa uma pessoa para fazer gestão de pessoas. Eu, eu acho que isso é complicado. Agora, óbvio, a gente tem um, um vídeo, até recomendo que todos vejam depois do no nosso canal do YouTube, o Wagner Brunini, que é ex-presidente da BRH São Paulo, ele falou um pouco disso. Como minimizar o gestor, mas sem tirar o gestor? O Ademar, não o Ademir, colocou muito bem que é o quê? Fazendo outras avaliações que compensem isso também para fazer o contraponto. A questão do viés político, a gente efetivamente pode nem sempre tirar em tudo, mas a gente pode minimizar. Mesmo um diretor, existem alguns mínimos critérios, existem equipes para balizar, existem processos que você pode dificultar a discricionariedade excessiva, por exemplo, como certificações, onde você começa a botar pequenos critérios é, que vão reforçar uma burocracia mais profissional. Mas isso são trabalhos, a avaliação por parte, é um trabalho de médio e longo prazo. Como eu disse, aqui a gente não vai salvar o Estado. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou André Luzi, sou da Secretaria da Administração Penitenciária, atuo numa equipe pequena em número de pessoas, é o Centro de Políticas Específicas, mas também atuei na Comissão de Gestão e Inovação quando ela existiu. E aqui eu quero trazer a contribuição das discussões que temos feito na nossa equipe sobre a questão do desempenho. Desde a criação desse instrumento, foi objeto das nossas discussões e também na Comissão de Gestão e Inovação. Então, ela é um conjunto já de reflexões que, para que esse diálogo se efetive, não fique só um uma discutição, em época de Saramandaia, mas que a gente possa, de fato, implementar processos, construir metodologias ao olhar do Estado de São Paulo. O que a empresa faz pode ser bom, mas qual é a característica do, do poder público, da administração pública, e que pode ser importante para nossa nossas instituições? Bom, um elemento que é importante é que o instrumental, de fato, empodere o indivíduo, mais do que performance, que é o que estão pedindo nessa avaliação de desempenho, porque não tem política de carreiras, não tem política de salários, tem uma bonificação, tem uma gratificação. Então, para além de um desempenho esperado do funcionário, que não pode ser depois uh, ter uma adesão aquele comprometimento, é importante que ele consiga traduzir o anseio daquela equipe, construir um planejamento conjuntamente, que isso seja considerado pelas diversas instâncias. Outro exemplo, a autoavaliação. A gente vê aquilo como um objeto punitivo. As pessoas não colocam a avaliação que consideram de si que sabem que aquilo vai impactar em salário, então elas colocam uma avaliação que vai perder menos salários e, e vira uma forma de não funcionar, vira só um elemento burocrático. E aí essa, todos esses processos que hoje nós temos virou uma burocracia... Em, de processos. Está muito mais num campo de departamento de pessoal, não de valorização e desenvolvimento humano e profissional, que é o que nós queremos na nossa equipe. E, por isso, nós, nós temos algumas ideias para tentar colaborar nesse processo. Criar esse espaço de trocas de metodologias de gestão de pessoas. O Congresso pode ser um espaço para isso, mas algo permanente. Aquela última apresentação que o professor trouxe de uma experiência em algum lugar do governo federal, com um modelo de gestão de desenvolvimento, um modelo de gestão de desenvolvimento e uma gestão, é isso que nós queremos para o Estado de São Paulo. Nós queremos algo que possa desenvolver as pessoas, incrementar e melhorar os salários, e que possam, de fato, criar equipes criativas, equipes inovadoras. E, no limite, parece piegas falar em, ép em épocas sombrias que estamos vivendo, equipes felizes, porque responsabilizam tanto o servidor, sem considerar aquilo que é feito pelo poder público, pela administração central, e aí depois vêm algumas propostas mirabolantes de criar qualividas para as pessoas se relacionarem melhorem. Depois tem a CIPA, que faz não sei o quê, eventos, palestras, para eles se é, desenvolverem melhores. Mas não é essa a questão. Nós estamos responsabilizando e culpabilizando o servidor a todo momento. Sem poder contar com esse servidor na hora de definir metas, diretrizes e, de fato, construir um olhar técnico, gerencial e político das nossas ações, não só o político. E nós temos uma capacidade, uma potência em nossos servidores e talvez é desprezada sumariamente em toda a administração. Nós temos uma capacidade de colocar um espaço inovador, criativo, respeitando aquele servidor. E esse é o momento e também importante da contribuição, que é pensar... Como que as escolas de governo podem pensar estratégias formativas a partir desses espaços de avaliação? Está descolado o departamento de recursos humanos ou o centro de recursos humanos não são os espaços em que apontam demandas formativas para as escolas de governo? Vejo pela minha aldeia da onde eu venho, né? Não estou falando acho que em outros lugares é um pouco parecido. Então, em alguns aspectos envolver os servidores para finalizar os servidores na construção do planejamento, é fundamental. Criar espaços dinâmicos de avaliação, onde não apenas aquela ficha é o elemento de avaliação. Por exemplo, uma pergunta é, pontualidade superou as expectativas? A, pessoa quer, a gente quer que as pessoas fiquem mais tempo trabalhando? Isso não é um critério de avaliação. Ter espaços multi multiavaliadores. como é que a gente pode fazer isso, qual é a metodologia existente em governo que a gente possa adotar e que a gente possa fazer. Então, são algumas propostas que alinham em quatro. Esse empoderamento do, do servidor, o diálogo maior com as escolas de governos, para a gente ter matrizes curriculares formativas, o espaço em que a gente possa, coletivamente, nas instituições em diálogo com os diretores, construir esse espaço de avaliação e acompanhamento dos planejamentos e, por fim, que a autoavaliação seja um instrumento de fato de desenvolvimento dos servidores e que os cursos e ações que a gente recomenda como diretor possam ser apoiados pela administração para que o servidor faça esses cursos, não apenas contar que ele do próprio recurso faça isso. Olha, para mim, é perfeita a sua colocação. Nós temos que fazer isso se tornar ação. Parar de falar. Nós temos que quantificar a quantidade de pessoas que estão com problemas. Isso se tornar gráfico para vocês mostrarem isso lá em cima. Isso eu tenho falado desde o curso de meritocracia. Tá? Vocês observaram tem um monte de, de RHs que têm um perfil de o que aconteceu, assim como os meus colegas do RH aqui, lá da secretaria, têm. E isso tem que se tornar ação. Bom dia a todos. Sou a Tenente Coronel Cláudia, representante da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar. Estou aqui, juntamente, com mais dez integrantes da diretoria. É, só fazer um preâmbulo a respeito da posição né, que ocupam os altos cargos de RH na instituição a nossa formação ela é basicamente na administração de polícia ostensiva então eu penso que assim aliado à experiência que nós temos durante toda a carreira e mais a nossa formação nós temos condições de adequar a administração da instituição de uma forma bem tranquila bem eu gostaria de compartilhar a experiência da instituição, da Polícia Militar, que contrapõe aí as experiências que a gente observou dos integrantes aí da mesa. Nós temos um sistema de avaliação de desempenho desde 2001. É um sistema que está sendo atualizado. Nós temos aqui presente o capitão Muriel, que recentemente fez uma inovação nesse sistema de avaliação. Então, desde 2001... Todos os policiais militares são avaliados, conforme o Ademar expôs. A nossa avaliação ela é unilateral, porém existe toda uma metodologia de, de se realizar essa avaliação. Nós fazemos entrevistas, parte desde do alto cargo, com base na, no planejamento estratégico da instituição, e aí de cima para baixo em cumprimento às metas, são estabelecidas as atividades e as ações esperadas de cada policial militar. Então, existe essa entrevista, existe esse contato com o gestor, para justamente o subordinado saber exatamente o que se espera dele. Essa avaliação ela é semestral, nós temos a pontuação, possibilidades de recurso, Atualmente nós estamos sistematizando e informatizando essa avaliação. Então, assim, pelo que eu acompanhei, a polícia militar ela está realmente numa condição bastante favorável nós, uh, em relação a esse sistema. O que nos complica é a nossa a nossa atividade. Né? Nós combatemos a criminalidade e a criminalidade ela possui diversos fatores. Então, exigir que o um policial militar só com a sua ação, diminua os índices, seria um tanto rigoroso, ou cruel, ou impossível, eu diria até. Então, nós temos justamente essa possibilidade dessa entrevista com o gestor de equilibrar o que se espera dele, no caso, no exercício da função. Nosso desafio maior é em relação à parte de recompensas. Né? Nós sabemos que a parte financeira ela é um uma questão de motivação grande, e o, o serviço público ele impede, muitas vezes... Impede muitas vezes, não, né? impede essa possibilidade de um gestor dar algum valor econômico, acrescentar algo no salário do, do servidor. Mas nós estamos nesse desafio de buscar uma motivação para que o policial o militar ele realmente se motive a atuar nessa, nessa linha de qualidade de gestão que nós batemos muito na instituição, para que realmente a população seja, no caso, o nosso maior foco. Se a segurança pública for bem, né, a segurança da comunidade estiver bem, todos nós colheremos os reflexos positivos dessas nossas ações. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Sendo bem rápida, na questão... Do encontro de hoje, é, o objetivo maior era tentar entender um pouco de que como, como cada um se sente como avaliador ou como avaliado, e como vê isso, essas percepções, na instituição. Porque o resultado disso, dessas percepções, é o que nós temos, o que está acontecendo, e o quanto que poderia ser melhorado em função dessa percepção. O certo aqui, é por exemplo, eu tenho 33 anos de serviço público e em todos os processos avaliatórios que existiram até hoje, eu nunca fui avaliada com justiça. Nunca. É a palavra correta. Com justiça. Ou pelo menos não me senti. E aí eu pergunto por quê. Porque, além da verdade, o brasileiro ele não gosta de ser avaliado. Ele avalia muito. Mas ele não gosta de receber a sua avaliação. Ele sabe se avaliar, ele sabe os problemas dele, mas ele não gosta que contem para ele. Essa é a diferença. Então eu vejo isso muito. Então eu nunca gostei da minha avaliação, sempre me senti a maior injustiçada, não importa o instrumento, o importa é o meu sentimento subjetivo, objetivo, quantas provas eu já não fiz e não passei e falei mal da prova? Quantas vezes eu não fiz isso? E não falei, essa prova não avaliou nada? Quantas vezes eu já não passei por isso? Então, é essa percepção que eu tenho. Então, essa cultura da avaliação, eu acho que é uma cultura do povo brasileiro que não gosta disso. Como mudar isso é que são elas? Porque hoje, do serviço público, por exemplo, da época que eu entrei, eu nunca fui cobrada por cidadão nenhum. Até porque ele não podia era cobrar é nada. Certo? Da época que eu entrei. Eu participei de todas as brigas pró-ditadura, eu vejo esses blocos, como é que é? Black blocks agora, que você fala assim, meu Deus, né? mudou tanto, né? a gente era um pouquinho mais inocente naquela época. Bom, a gente brigou por tudo isso. Hoje você vê que está tudo diferente. Hoje o cidadão cobra de nós um resultado enquanto servidor público. Então não tem essa conversa, eu cobro. Eu, quando eu vou no Detran, eu quero matar todo mundo que está lá enquanto cidadã, que não me atende adequadamente, que todo mundo só fala mal daquilo. Entendeu? E tem N órgãos assim que todo mundo só fala mal. Mas nós somos de onde? Nós somos do serviço público. Certo? O que, que de fato nós estamos fazendo diferença? Aonde nós estamos pontuando as nossas diferenças? Na questão da avaliação, eu sou gestora, eu avalio e sou avaliada. A minha avaliação é nota máxima para tudo. Como se ser coordenador a obrigação é ter nota máxima para tudo. Não posso fazer crítica, né? eu tenho um resultado positivo na minha remuneração. O quanto isso me afeta? Porque eu, eu sei, eu tenho certeza que eu não sou tudo aquilo. Mas, ao passo que, se eu recebesse coisa diferente, eu não sei se eu ia gostar muito. Porque eu ia me comparar com o outro. E eu ia falar assim, eu sou melhor que o outro. Eu dou mais, eu faço mais. Bom, Então, isso é a avaliação que eu recebo. Agora, a avaliação que eu dou... né? Uh, uh... Nós temos um problema que ela está vinculado à remuneração. Mas eu tento isolar isso. Eu falo assim, 70% é remuneração, então eu ignoro. De 30%, eu começo a avaliar. Estabelecido na minha cabeça. Um percentual qualquer, que não vai afetar o bolso, mas vai fazer os pares serem diferentes, porque as pessoas são diferentes, elas dão diferentes, gostem ou não gostem. Nós somos assim. Somos humanos. Nós não vivemos em outro planeta, gente. Não somos marcianos ainda. Certo? Estamos no planeta Terra. Então, eu não sei o que as pessoas esperam. São diferentes sim, umas das outras, e umas dão mais que as outras, sim. Umas comparecem mais que as outras, sim. O fato só de comparecer não é suficiente, é o tanto que ela se dá quanto ela comparece. Essa faz a diferença. É nisso que eu acredito. Eu acredito mais, eu acredito que, com essas discussões, a gente possa levar, porque cada instituição tem a sua característica, a gente possa levar isso para o seu meio, para o seu ambiente, e tratar ali a questão. Eu fiz isso isso na Unidade Central de Recursos Humanos. Eu falei, já que está tão difícil avaliar comportamentos, vamos avaliar resultados, então. Já que não, está difícil avaliar comportamento. Se o comportamento não está me trazendo nada, vamos avaliar então em função de metas. Estabelecemos lá na unidade, porque você pensa o quê? Que lá que nós fizemos o instrumento, ele é perfeito, todo mundo corre a mil maravilha, todo mundo lá se dá muito bem? Não, não. Lá se discute muito todo o processo. Para e passo todo o processo. Então, tem que ter essa discussão. E tem que ser interna, tem que ser discutida internamente. Vocês podem ter certeza, instrumento é o menos importante. É o quanto eu faço diferença enquanto líder de equipe para tê-la enganjada nesse processo e o quanto eu não faço. E o quanto os liderados estarão enganjados para isso. Caso contrário, eu não tenho. E tenho fazer isso, sim, um instrumento, que nem o colega falou ali, de capacitação. Mas isso é interno. Hoje, o governo, nós temos um formato de governo não é que nem que que querer discutir a questão da composição do primeiro escalão do governo. Isso é Esquece. Isso é uma discussão inócua. Ou seja, nós vamos sempre conviver com isso. Como trabalhar isso? É, que é o X da questão. E esses caras vêm e eles aceitam, se tecnicamente for muito bem sustentado, e você acreditar no processo, e você colocar isso, não vai ter cara que vai vir e vai demandar, porque ele vai ter medo. Ele vai ter medo de destruir o processo. Até porque ele não entende. O fator ponto número um. Então, vocês também precisam saber lidar com a diversidade de, dessa, dessa questão. Essa é a diferença. É como nós vamos fazer isso e como nós vamos levar os nossos liderados a fazerem isso. É isso. Vou fazer só uma colocação... É... A Lívia Barbosa é uma autora que a gente já trouxe até para alguns vídeos. Ela coloca muito a respeito, porque ela é antropóloga, desse aspecto cultural do brasileiro e a dificuldade com a avaliação. Ela diz até que a gente costuma não avaliar o desempenho. A ética do desempenho no Brasil é a justificativa do desempenho. Então, independente se você faz uma avaliação objetiva, comportamental, um fator que é clássico são os elementos culturais que, a partir da vida da pessoa, entram como uma justificativa para que ela tenha desempenhado de determinada forma, e isso gera um contrapeso. Exemplo, uma pessoa que teve um problema na família ela sempre foi uma ótima gestora, mas, naquele ano ela separou, por exemplo, e aquilo afetou ela psicologicamente, afetou o desempenho dela. O que ela disse que ocorre muito nas organizações brasileiras, diferente de outros países, né? Que ela fez um estudo comparativo. Aqui você atribui um ponto adicional para tentar reequilibrar o fator que desviou o desempenho, né? As questões objetivas elas geram também muitas contestações quem anda pela Paulista vê direto o pessoal do setor bancário reclamando com é, metas que são claramente subjetivas. Não vou entrar aqui na questão se os valores são absurdos, se as metas são muito difíceis, mas só o fato das metas elas estarem postas ela já gera um, um primeiro, uma primeira dificuldade de assimilação. Mas também concordo com o que... E, e pode ter certeza que isso está registrado e vai ser ouvido com o que o André colocou, que a, as possibilidades de se ouvir, e, e como ele colocou muito bem, melhor de ficar no, na, na, no conversamento, sei lá, pelo Saramandé, alguma coisa do tipo, é, é bom expor essas colocações como fez a Tenente, a Tenente Coronel, se não me engano, não errei a patente, né? <risos> É, também colocou o exemplo da é importante que isso seja colocado essas necessidades sejam colocadas eu acho que não só para nós da unidade central não só é também para o seu RH interno é também com a escola de governo lá da secretaria de administração penitenciária criar essa rede para fortalecer é essencial porque muitas vezes não adianta a gente também esperar que o governador vai ou o secretário vai saber o que está acontecendo aqui se a gente não fortalecer a base. Eu posso falar que lá na unidade a gente tem um um, um pitbull que ajuda bastante que a Ivani acabou de falar, né? Ela ela briga muito pelas coisas que a gente precisa, né, como unidade. Então e assim nem sempre aceita. Para vocês terem uma ideia, só esse programa de formação foram três ou quatro anos dando murro em faca, sangrando, tomando não, é, mandando a gente se trancar no quarto, que isso não vai acontecer, que não vai acontecer, não vai... Uma hora a gente conseguiu, obviamente, que é, tentar é o mínimo para, tentar, para conseguir, aquela coisa. O não você já tem, o sim é o que você tenta. A gente conseguiu o primeiro pedindo para as pessoas, oh, você não quer ir lá falar de graça? Todo mundo falando, ninguém vai vir falar de graça. Mandei dez, um respondeu sim e falei, pô, perdi alguma coisa, não perdemos nada. E assim a gente vai inserindo e vai criando bases para dificultar, porque assim, uma base política já afeta enormemente a organização. Mas se a organização estiver frágil, é certo que ela vai afetar. Se ela estiver forte, estável, funcionando bem, é muito mais difícil de, é, dessa. dessa Dessa base se quebrar. É, essa é uma percepção minha que pode ser até utópica, mas o Galeano disse que a utopia é um horizonte qual você tem que seguir. né? Senão, tem gente que fica sentado e, e morre. Bom dia, meu nome é Glória, eu trabalho na Estrada de Ferro Campos do Jordão já há 20 anos. Eu concordo com quase tudo que foi dito, porque durante 10 anos nós tivemos o um mesmo dirigente e aí estava bem claro. É, alguns pontos né, da, da, na, no desempenho da, da administração pública. E, nesses últimos nove anos, nós estamos no sexto dirigente. E isso, é como diz a, a, a Ivone, muda o chefe, muda o foco e a gente se perde. Eu também concordo com a Ivone quando ela diz é, que é muito fácil você conduzir. Quer dizer, fora o problema do Tiago que eu também enfrento, de estar à frente de uma equipe mais, entre aspas, mais velho e mais experiente, essa é uma dificuldade, mas é mais fácil a gente lidar com isso e conduzir é, os funcionários. Eu acho que a, a, o maior desafio do Estado, eu acho que dessa mesa, do CRH, é lidar da chefia para cima. Eu não sei se... É, eu ia pensar em termos de quatro anos... Mas a realidade mostra que não. Nós tivemos em um ano dois dirigentes e cada um com foco. Então nem o limite de quatro anos é suficiente para a gente trabalhar. A gestão teve cinco em cinco anos. Pois é. Então cinco em cinco ainda é um tempo razoável. Não. Cinco gerentes em cinco e anos, cim... um por ah, ano. Então, pois é. A média. Aí é difícil. Então, é, bolar um desempenho, seja ele com qual for o critério e tudo mais, eu acho fácil você conduzir isso no baixo, né? da chefia, da média chefia para baixo. Mas o, o desafio maior é, é em cima. É como fazer, como que a gente pode contribuir para que os gestores, os dirigentes, comecem a entender qual é o papel dele. Está né? certo que um delegado vai ter dificuldade em parar para avaliar, é, o meu diretor também, mas, de alguma forma, quem os indicar tem que deixar uma cartilha meio que organizada nesse sentido. Não vai funcionar 100%, mas, pelo menos... Se não começar, não né? é. vamos chegar a lugar Isso. nenhum. Talvez não fruste tanto a gente em, em, em dar... Eu também venho da empresa privada e tem umas uma, algumas coisas que é até mais fácil você lidar, porque você é mais ouvido, você é mais discutido, Enquanto você está dando lucro, isso é verdade. E no governo não é bem assim. Dando lucro ou não, né? às vezes você nem é ouvido. Então, eu acho que é da chefia para cima. É, bom dia, meu nome é Helena, sou da administração penitenciária, né? do RH de lá, e trabalho lá há 15 anos, no RH. É, em relação à avaliação de desempenho, né, eu, na minha secretaria, eu né, sou a pessoa mais envolvida com avaliação de desempenho. Né, tentamos trabalhar em, né, desde o início com a avaliação de desempenho com a, o preparo dos gestores. Né. A nossa, o nosso maior desafio, né, creio que não só nosso, mas na maior parte das, das outras secretarias, é o despreparo realmente dos gestores, né? porque eles acham que a avaliação, gestão de pessoas, tudo isso é ligado somente à área de RH. Né? Então, assim, é, eu, quando, quando foi instituída a avaliação de desempenho, quis trabalhar com isso, porque eu gostei muito, achei muito válida a, a ação – mas assim é uma dificuldade muito grande, tremenda, de trabalhar com os gestores, porque eles não têm o preparo necessário, não têm a visão do servidor como capital intelectual, porque o servidor realmente é muito importante. Né? O trabalho que é desenvolvido. E ele acaba sendo... É, diminuído como apenas aquele que executa o trabalho. Né? Eu vejo que os gestores não veem o servidor realmente como alguém que pode contribuir para o planejamento, para o processo. Né? E eles acabam avaliando cada um da forma que acha que deve. Né? Não existe um preparo é, para o gestor saber avaliar, para o gestor fazer a gestão de pessoas como que tem, tem que ser feito, né? Então, é, é um desafio muito grande para nós, né? é uma frustração muito grande para a área de RH que, inclusive, muitas vezes, quando a gente faz palestra, né, procura fazer palestra, chamar para reunião, muitos diretores desdenham, não aparecem, né, justamente porque não acham importante esse assunto. Né? E, muitas vezes, o servidor acaba se sentindo diminuído, justamente porque o chefe dele não tem interesse em buscar avaliá-lo melhor. É isso. Só mais uma colocação, eu gosto de... Eu sempre me meto muito, por isso que eu não gosto de participar dessas mesas. Mas você falou assim da dificuldade dos gestores entenderem o seu papel, é... mas eu gosto sempre de fazer também, que eu concordo plenamente. Eu não entendi ainda o meu, mas estou aqui, vivo ainda. Mas é das pessoas, é... o quanto cada servidor também entende o seu papel. Eu acho que tudo isso que foi falado e isso não é culpa, concordo plenamente com o que o André colocou, acho que ele fez uma colocação muito boa, bem completa. Os servidores, é, muitas vezes, são colocados em determinadas situações que vão adoecer, vão ficar relegados, a estrutura não ajuda, e eles não sabem muito bem qual é o propósito dele lá. né Ele não sabe nem a diferença que ele faria, ou se faria diferença se amanhã ele deixasse de trabalhar. né E isso é muito complicado. Porque, se você não tem nem essa noção, você não sabe nem se você é capaz de dar alguma contribuição e se efetivamente está dando uma contribuição. né Aquela pergunta que é essencial, que diferença você faria se você não existisse? Talvez muitas pessoas não soubessem responder no âmbito do trabalho. Eu, sinceramente, estou tentando buscar, né mas é um fato que... Eu acho que eu vejo isso, eu vejo pessoas comentando comigo, falando assim: não, mas se a gente não fizer, ninguém vai olhar, isso aí ó, não dá diferença nenhuma. Tranquilo. As pessoas não percebem qual é o propósito dele. Ou muitas vezes faz um trabalho com pouca ligação. O Cortella, uma vez deu um exemplo que eu achei excepcional, de uma moça que trabalhava como auxiliar de serviço geral, quando ele era secretário adjunto da educação na prefeitura de São Paulo, na época do governo Undina em que ele levou o pessoal administrativo que tirava xerox na época, não lembro qual era o nome do cargo, né? servia café para ver as escolas funcionando, onde ele disse, está vendo? O que você faz é isso, essa escola funcionar. Você pode não ser o professor que está em sala de aula, mas, sem a sua atividade aqui, aquilo não aconteceria. E as pessoas têm essa dificuldade de enxergar. Por quê? A própria organização não vê. Será que o gestor sabe da, é, do potencial das pessoas que estão lá trabalhando? sabe da importância do diferencial que eles fazem então eu acho que isso é todos os lados nem os servidores muitas vezes sabem os gestores muito menos daí fica essa bagunça é, eu, eu acho que também tem uma, um outro aspecto que é que é importante colocar Quer dizer é, o quanto que, que cada gestor percebe é, que aquele instrumento aquela forma de, de, de avaliar vai lhe ajudar de alguma de algum jeito né? Dizer, ninguém alguém usou o termo que é extremamente virou só alguma coisa burocrática ou seja eu tenho que fazer né? e sou obrigado a fazer é, na hora que o sistema de avaliação entra por esse caminho ele foi, foi acabou ele não existe mais né? qualquer situação na hora que a pessoa tem que fazer por ter que fazer não vê sentido naquilo é, ele realmente já já já não deve mais ser considerado então acho que o principal é repensar esse processo, e aí cabe ao RH fazer isso, porque são os especialistas no assunto, para demonstrar ou para adequar o processo a uma situação que seja importante para o gestor, né? que ele perceba ganhos com aquele tipo de coisa. Se, se a gente não fizer não fizer isso, se a gente não adequar os sistemas à importância, à necessidade do, do, das pessoas, nós não vamos conseguir nada. Bom dia, meu nome é Ana Rita, eu sou funcionária pública da rede municipal, não sou do Estado, sou vinculada a uma empresa de economia mista, CT, CET, que é a vizinha. Não peçam para quebrar multa, tá? porque não é a minha área, eu sou de recursos humanos, sou analista de gestão lá. Na verdade, a gente né, soube do, dessa iniciativa, desse encontro, e parabéns a vocês por estarem discutindo isso muito francamente, e nós resolvemos vir. Eu e o ela teve que sair, que é a nossa analista de cargos e salário. Eu queria contar um pouquinho, rapidamente, né, a experiência que a CT teve em todo esse processo, que não é nada diferente dos anseios e das discussões que estão tendo aqui. A gente é uma empresa de 33 anos, vamos fazer 34. É, tínhamos um plano de cargos e salários totalmente desestruturado, né, que não funcionava, os Empregados há muito tempo na companhia, querendo ser valorizados, querendo ter progressão, né? E não tínhamos. É... Feliz de reencontrar aqui o Ors, o Ors foi o nosso primeiro consultor quando a gente começou a discutir isso, né? Alguns anos atrás, a gente tinha 171 cargos. Então, antes de fazer a avaliação de desempenho, a gente tinha que organizar a nossa estrutura de cargos. Passamos para cinco, hoje estamos 13 cargos numa revisão. Estamos no décimo ano da avaliação de desempenho. No primeiro momento foi muito importante. Hoje a gente já discute muito, fazer o PDCA, fazer a rediscussão, o papel do gestor, né? até que ponto o gestor tem que ter esse poder. E ele tem, né, de certa forma, fazer realmente valer a sua posição de gestor, porque, senão, ele fica muito alheio e não se responsabiliza por, pelo crescimento daquela equipe. Às vezes, ele é mal compreendido. E eu queria pôr um pouco de pimenta nessa discussão. Sei que não vai dar o debate, mas hoje o que a gente tem vivido lá na CT, a gente tem avaliação de desempenho e, num outro momento, a gente criou o processo de certificação de competências, que é a progressão de nível. Como empresa pública, a gente não pode mudar o nível se não for para o concurso ou para a certificação né, de competências. E aí vai aquela questão dos títulos, o conhecimento da matéria... Passa realmente os que se dedicam mais ao estudo e consegue mudar de nível. A avaliação de desempenho é só na, na linha horizontal, onde você vai avaliando aí, é, ciclo a ciclo. E o que a gente está vivendo hoje é justamente uma questão assim, meio que. É, como lidar com o papel do gestor em avaliar e dizer que aquele funcionário não dá entrega. Não é questão de a sua idade, mas se assim, a entrega dele não é boa, ele pode até ser assíduo, mas ele. Ele vem bater o ponto e não, e não dá o retorno, né? como a colega bem colocou. Hoje, o gestor está querendo deixar de avaliar, porque ele vem sendo, entre aspas, ameaçado e criticado por assédio moral. Nova essa palavra para vocês? Então, a gente é cobrado pela gestão, que a gente tem que fazer valer aquele grupo, desenvolver, né? mas ele também está sendo colocado na linha de frente, sendo enfrentado, está tendo um enfrentamento. ah Você não me avaliou bem? Você está me perseguindo. Então, eu vou processá-lo por assédio moral. Aliás, a empresa já vem... Né? Não só a empresa pública, as empresas privadas vêm sofrendo isso. Né? Recentemente, a Skin, foi matéria aí nos jornais, foi processada por praticar assédio moral aos empregados por bater metas, alguma coisa. A Ambev já também teve vários cases, né? Então, assim, o que vive a empresa pública, também a privada vive. Né? Agora, qual é a minha mensagem para vocês? Estou contando tudo isso para vocês verem que a gente já está num estágio maior, mas a gente continua insatisfeito, tá? a gente não, não é 100% feliz, não. E que bom né? que a gente não está 100% feliz, porque a gente sempre vai buscar a melhoria, buscar essa discussão. E é, fica uma mensagem para vocês que no né, montante aí, no contingente de funcionários é imenso, é muito superior né, a uma empresa como a CET, que não chega a 5 mil empregados, que não desistam, discutam, participem, é, criem comitês de discussão, como o colega colocou porque foi assim que a gente começou. A gente se organizou com o sindicato, com as associações. A nossa diretora de representação, que é a empresa mista, tem isso, criou comitês para discutir por cargo quais eram as atribuições daquele cargo. Eu também fui diretora, hoje sou da área de recursos humanos. Então, é preciso não desistir de discutir, porque, se vocês desistem, quem vem, vem rapidamente, passa rápido. E aí né, concordo o número de janeiro que realmente os políticos vêm, mas assim, é a estrutura, não tem jeito. A gente tem que tentar convencê-los, ter, tecnicamente, né, conhecimento e defesa para não deixar a coisa morrer. No caso da CT, né, até te falando, se a gente vinculou a avaliação de desempenho no acordo coletivo de trabalho. Então, se mudar a gestão, não pode mudar... É, o ciclo de desempenho. Então, a cada seis meses, a gente avalia e, a cada um ano, a gente né, é, dá a remuneração pela aquela avaliação. E a gente também tem, no acordo coletivo, a, a avaliação, a progressão também por tempo de companhia, né, por tempo de empresa. Então, assim é mais responsabilidade de quem está na casa, na carreira, em fazer a coisa, não morrer e não desistir, em tempos de discussão, em tempos de... Né, tantas é, reivindicações, vale também para nós. Eu tenho 29 anos de companhia, mas, assim, não desisto. Não pode. Se desistir, aposente e vai fazer alguma coisa diferente, porque, senão, vai ter muito sofrimento. E sofrer trabalhando, realmente, adoece. Então, boa sorte para vocês todos. Espero que estamos à disposição. Se quiser conhecer o nosso trabalho lá... É a gente está... é pequenininha, mas eu acho que pode ser um modelo ampliado né, também. E estou à disposição, é para vocês precisarem. Tá? Sucesso para todos vocês! Um filósofo que cita só para fazer mais uma intervenção, já que falou de satisfação, que é o Cortella, de novo, ele sempre cita o, o Guimarães Rosa, que diz que o animal satisfeito dorme. E ele manda é, o pessoal sempre lembrar os casados do marido, né? Fala assim ó, depois da satisfação vira a cara e dorme e até amanhã, né? É. É. é bom dia a todos. Meu nome é Sandra. Eu sou do DR, Secretaria dos Transportes. Estou há 30 anos, né, no DR. Peguei a fase de avaliação que ela falou do MB muito bom, você tinha uma equipe lá de 10 pessoas, mas você só tinha dois MB, você não podia dar para todo mundo, você tinha que escolher, não era todo mundo que ganhava. Daí passados muitos e muitos anos, veio uma nova avaliação. Ah, que legal, nova avaliação. Na minha opinião, tudo é rádio novo. Entendeu? As perguntas, sei lá, as perguntas não, não, não cabem à, à nossa realidade, não se aplica à realidade tal. O lance do gestor, do gestor da nota, que envolve salário, não envolve salário. Envolve um prêmio que você vai aposentar, você vai perder. O mês que vem eu aposento, eu já tenho tempo para aposentar, eu vou perder. Entendeu? Então, avaliar um pessoal que tem uma média de idade de 56 anos, tudo tiozinho, tudo que está indo embora amanhã. Então, eu vou dar o máximo para ele, para ele poder receber, porque daqui a dois anos ele vai perder. Por que eu vou dar um décimo para ele incorporar daqui a 30 anos tudo? Não é? Complicado. Né? É muito complicado. Então, eu, como gestora, eu, pude, ó, eu dei 30% para mim, mas 30% eu me garanti, e garanti porque está aqui. Daqui a um ano vai embora, ou daqui a um mês eu vou embora. Então, assim, foi só uma, tá, um desabafo, assim, porque eu já estou indo fora, mas o que eu queria falar mesmo é que é, eu estou vendo o Estado, porque agora, é, há três anos atrás, qual foi a minha surpresa? Que o nosso superintendente é um administrador. Então, o Estado, muito lento, muito devagar, tal, ele está se preocupando, sim, com pessoas. Gestão, Thiago, você que chegou agora. Você vai ter muito trabalho, espero que você não desista, você vai encontrar muita coisa pela frente. Eu não sei se eu vou conseguir ver, eu acho que não, é uma sementinha que você está plantando, vai ser difícil. Falar para você não desistir. Porque dessa avaliação que eu tive em 83, quando eu entrei de MB e tal, parou, foi uns 3, 4, 5 anos, não teve mais, foi até agora. Entendeu? Nós nunca tivemos. A parte administrativa, que nem ela falou, não existe. A parte administrativa é curva de rio dentro de um órgão. Entendeu? Eu, eu, eu, é. A parte técnica, que, que é lá? No caso, são os engenheiros. Os engenheiros, você chama para a reunião, você tem que ameaçar o cara. Ó, você vai ter que assinar o um papel. Porque senão, não, senão ele não participa, que nem essa colega falou. Entendeu? Você, ó, você tem que ir, cara. Tem que ficar implorando as coisas. É complicado. Entendeu? Então. A, a dona, ela já tem 33 anos também, né? já está aí, está te dando uma força. Oi? Não, eu também não vou desistir, não, a senhora está aí, mas, entendeu? Tem uma hora que não vai dar. Então é o Tiago lá que a senhora vai, né? o apóstolo, o discípulo, aprender bastante para continuar essa briga, entendeu? Não é? O apóstolo. O não sei se eu tô falando uma besteira. É por isso que eu não gosto de vir entendeu? aqui, vir eu, tô, eu não sei se estou falando alguma besteira, mas é isso Ó, aí, Tiago. Estou deixando crescer a barba para. Tá. Os grisalhos estão crescendo, a barriga também, porque dá uma pinta a mais. É, então, porque já está passando, a gente já está passando. Muito, já, nós já estamos indo mesmo. É você aí, com essa nova geração que vem, entendeu? Quem tem concurso onde eu trabalho tem 27 para 28 anos que não tem concurso público. Outro detalhe também. Eu não tenho. Então, como é que eu vou falar para aquele cara que estava ali comigo e só tem eu e ele, eu e ele, eu vou dar zero. Você não, filho, você vai levar 10. Entendeu? Não tem, não tem, gente. Está acabando, tá fechando. Sei lá o que está acontecendo, qual é a ideia do... Mas essa parte de pessoal eu reconheço que o governo está vendo, está batendo nisso, pessoas, gestão de pessoas, meu superintendente é administrador, ele teve umas visões bacanas lá. Pessoas, pessoas, pessoas, pessoas, entendeu, Tiago? E está batendo muito em cima disso. A gente tem recebido bastante notes de gestão, de seminário, é seminário, né? E, e é isso aí. Parabéns, e, ó. Só fazer uma colocação assim, o Ademar já tinha até colocada que assim entendo todo a percepção individual de cada um as dificuldades a primeira a primeira motivação que eu recebi quando eu entrei onde eu estou foi assim fica calmo daqui a quatro anos você muda assim a gente te entende perfeitamente eu sou muito chato é, vai demorar mais uns dois pelo menos mas o problema não é nem a questão de mudança é que eu sempre bato é a questão da responsabilidade da liderança. Por exemplo, ele, o Ademar colocou tanta essa responsabilidade, mas perguntou também, acho que a gente falou muito pouco, é como que fica a questão, por exemplo, da transparência, né? que eu acho que é um instrumento sensacional até para fazer as coisas darem certo. Fico imaginando se é publicado o resultado, por exemplo, de uma avaliação, vamos falar de um hospital geral. E aquele hospital fica representado como uma excelência sueca. né? Todos são excelentes, atendimento perfeito, todo mundo vai ganhar um prêmio máximo, porque ali o atendimento é como na Suécia. Isso é publicado. Imagine a cobrança da população que perde a mãe, o filho nessa fila. Como fica o gestor? Então, a responsabilidade aí que eu acho que a gente tem uma responsabilidade individual com a equipe de entender a questão das equipes lutar para que eles tenham um crescimento tanto salarial é profissional mas a gente também tem com esse externo né imagine sair uma situação dessa é, é uma coisa que eu acho que é uma é, é até coercitivo mas é um bom sentido é, é, na, é na questão de falar assim meu vamos olhar realmente se o desempenho está sendo entrega da cidadania. O nosso trabalho é a entrega de cidadania para as pessoas. Né? Uma pessoa morrer é, e depois as pessoas ficarem com uma tranquilidade, ou as crianças saírem analfabetas, ou, igual quando eu fui tirar minha renovação de carteira do Detran, que falaram assim, oh, tem uma coisa assim, se você quiser, são 11 dias, mas você bota 20 reais no processo vai e vai em um dia. Na, na época, o Detran estava na Secretaria de Gestão Pública, eu subi na hora e ó aconteceu isso e tal outra escola, e, e se trata isso com uma naturalidade. Eu tenho uma certa preocupação, eu, eu entendo é, imensamente todas as motivações é, individuais, mas eu acho que é não perder de vista, independente da situação de cada um, a nossa responsabilidade com o público, é uma questão... Sim. É, ética muito forte que tá. a gente não pode deixar morrer. Tá, então né? deixa eu só falar, sem querer justificar, já justificando, o DR é estradas, né? Somos estradas, tal. Nós, administração, tal, a gente não lida com o público. Tá? Não lida com o público, é a estrada, e as estradas estão aí, estão sendo terceirizadas, tal. Então, é... Entendeu? A gente não tem isso de lidar com o público, de. tem. tudo terceirizado ser tal. Então, falei, mas uma eu falei mais uma dimensão social. Eu bem só fiz interna. uma colocação, porque acho que é uma contribuição na discussão. Tá bom. Boa tarde. Eu sou a Lilian, trabalho na Secretaria da Fazenda. O meu intuito em contribuir com esse debate. É, primeiro, falar uma partezinha de uma experiência pequena que eu tenho de Estado, de oito anos, na Secretaria da Fazenda, no RH. Eu enxergo que a gente não consegue assim comparar ainda o nosso todo esse processo, todos esses instrumentos utilizados em avaliações de desempenho, de uma empresa, por exemplo, multinacional, que eu conheço, na qual meu esposo trabalha, com o Estado. Mas. Eu creio que algumas coisas são plenamente aplicáveis. Por exemplo, se você considera um determinado, determinados instrumentos para essa avaliação de desempenho e os aplica de forma bilateral e também de forma justa, você não enfrenta esse problema. Até concordo com a Ivani de que brasileiro tem dificuldade em ser avaliado, mas isso é uma questão de cultura e de se trabalhar isso durante algum tempo com todos os funcionários públicos estaduais, porque quando você tem isso trabalhado dentro da cultura da sua empresa da sua é, do seu órgão público você exime esses problemas. Então, por exemplo, num tipo de avaliação onde tanto o superior avalia quanto ele também é avaliado você minimiza consideravelmente ações do tipo eu fui avaliada por uma supervisora numa época em que a, superior imediata, a minha superior imediata me avaliou. A mediata não enxergou o seguinte, que já há um ano perdeu-se cinco funcionários em detrimento de mantê-la ali, sendo que esses cinco funcionários foram perdidos por coisas por problemas de saúde. Então, era um caso tão grave que acabava atingindo, como a psicóloga disse, o nível físico. A pessoa entrava em licença de saúde, perdia-se o funcionário, mas a superior, a mediata, não atentou para isso. E, na minha opinião, é o que ela deveria ter atentado. Espera aí, estou perdendo cinco funcionários já? Tem alguma coisa estranha? No mínimo, tinha dez funcionários na sessão. Então, se você aplica um instrumento de forma correta, justa, bem aplicada, claro, você vai ter a minimização desses problemas lá na frente, na avaliação. Sem contar que você não pode permitir, quando essa avaliação é instituída, é aplicada na sua instituição, você não pode permitir que ela seja feita de forma ameaçadora, de que haja retaliação. Eu acho isso um absurdo e isso acontece muito. Né? e próximo a mim, inclusive. Então, você precisa que o funcionário, se você realmente quer melhorar, se você, como gestor, realmente quer melhorar, você precisa ser avaliado também e estar preparado para isso. E estar a fim de crescer e de fazer de forma diferente, ainda que você não tenha experiência. Mas o problema no Estado também é que muitas pessoas que estão aí na direção de determinados locais elas não estão preparadas, mas também não querem melhorar, também não querem ouvir o funcionário. Por isso que eu considero a avaliação bilateral absolutamente quase que perfeita, eu diria. Né? Não sei se existiria, nos casos de avaliação, isso. Porque se você também. Sem considerar também que você precisa não só estar preparado para isso, como também preparar os seus funcionários para eles poderem crescer. Uma pessoa que entra numa empresa pública hoje, sem objetivo, a empresa não tem plano de cargo e salário, ou a bonificação está atrelada a, simplesmente à frequência, ou então a um cargo. Isso não é justo. Na empresa que meu esposo trabalha, as metas são estabelecidas, todas no fim do ano, todos estão cientes do seu trabalho, da sua missão, dos seus objetivos, das metas a serem cumpridas, e tudo é feito sistematicamente. Você cumpriu a meta, você fez a sua parte, você gerou os números, é que é mais área de vendas, mas você gerou os números, você vai ser promovido. Então, funcionário bom ele é promovido todo ano, até ele atingir o máximo que ele pode atingir. Mas isso é um um incentivo, uma motivação para o funcionário. Ele vai querer participar porque ele sabe que ele não vai ser retaliado, ele sabe que ele vai ser ouvido, ele pode ser proativo que vão ouvi-lo, vão considerar tudo que ele estiver falando. Então eu acho que é muito falta de ouvir dos dois lados. Só vem descendo, descendo a ordem e não sobe nada. Você não consegue passar de determinado limite. Você sempre tem um limite, ou em alguns casos até que você assume algum cargo maior mas você já assume de pés e mãos atadas e amordaçado. Então fica complicado também. Né? Então a minha sugestão é essa, uma avaliação bilateral, tanto do presidente, no caso de uma empresa, para baixo, do até o último funcionário, e de lá de baixo para cima também. Porque, nesse caso, é aí que você vai identificar casos como o que eu falei. Uma gestora que não tinha condição nenhuma de assumir esse cargo, porque ela prejudicava os funcionários... É, de forma... De, no nível físico. né? É isso. É, eu, eu... Alô? É, bom, por tudo que se colocou aqui, a gente vê que é, há uma demanda né, a respeito da, da avaliação de desempenho, mas ela está muito acima do instrumento da do processo de avaliação em si ou seja há toda uma conjuntura todo um conjunto de características do próprio governo que condicionam a realidade que a gente tem o importante como disse a Ivania é tendo essa realidade que o é que a gente pode agir nesse nesse sentido. O importante é que, quando a gente trata desse assunto, normalmente vem a coisa que todo mundo quer ser avaliado, quer ter uma boa avaliação, que tenha esse tipo de retorno, de promoção, de aumentos salariais, de recompensas e tudo mais. Aí nós estamos falando da boa temática da avaliação do desempenho. Aí, na hora que a avaliação realmente acontece e que se coloca a matemática, temática... É, em que os pontos vão sendo atribuídos, os salários vão, ser, vão chegando ou não, aí a coisa complica. Né? É, e, no geral, as pessoas, ou muita gente, como nem todo mundo pode ser promovido é, ou recompensado, de alguma forma, pelos limites existentes é, de recursos né, das organizações, sejam elas públicas ou privadas, não né? Uh, aí a coisa realmente acaba complicando, como disse a Ana ali, de até é, ameaça de processo por assédio moral e coisas desse tipo. Né? Então, é, é um processo complexo, palpitante, e que, pela, até pela própria lotação aí do, do, do, do auditório, a gente vê do, o interesse para que se encontre alguma coisa, né? alguma saída para isso. Agora, é, deixo claro aqui, como já coloquei inicialmente, não há uma saída única, para toda uma realidade muito diversa como a, que se, como a que existe no Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo. Cada órgão tem que ter lá o seu... Há diretrizes, sim, que podem ser estabelecidas de uma forma geral, mas cada órgão tem que ter a sua realidade, aquele, aquele instrumento que represente realmente o que deve ser avaliado e é, é, é, que as pessoas se, se vejam né, naquele, naquele material. Né e muito preparo, né? E nenhum nenhum instrumento também é acabado que seja implantado hoje por um decreto ou por uma lei e que fique durante 10 20 30 anos valendo. Ele tem sempre que ser atualizado, tem sempre que ser adequado às novas demandas, às novas realidades. Eu só queria fazer um comentário também que o Topos, a utopia é um lugar que ainda não foi alcançado. Só isso, né? Ainda não foi alcançado e só diferenciar um pouco, né, que foi falado dessa coisa da avaliação objetiva e subjetiva. E subjetivo foi colocado necessariamente como uma coisa que ruim, né? Ou como e aí diferenciar um pouco isso, porque na verdade, é, eu posso fazer uma avaliação em função de interesses pessoais para não ficar mal com o outro ou porque sei lá para não me indispor ou porque quero privilegiar uma pessoa em detrimento de outra e isso seria o lado negativo pejorativo mais interesse egoico e tal mas não necessariamente é disso que a gente está falando quando é falado da avaliação subjetiva estou falando só da que não é quantificável que são outros níveis eu vou passar a palavra então me desculpe, mas só para Maria José e para Ivor, se vocês quiserem falar alguma coisa final. Não, a avaliação de desempenho no Estado está começando agora, então a gente está amparando as arestas, né? logicamente. A coisa é complicada, como já colocaram todos aí. Vamos tentar conscientizar, conscientizar os gestores para ver se eles conseguem entender qual é o objetivo da avaliação. Vamos ver, daqui para frente, o que vai acontecer. Nós estamos num momento muito especial do nosso país. né? Nosso país está fazendo essa reflexão. Nós estamos sendo colocados em xeque em muitos momentos. Então, eu acho que a gente tem que recuperar alguns valores. Valores que a escola esqueceu um pouco, a parte ética. Recuperar qual é o objetivo do que você faz. O meu objetivo como arquiteta não é construir coisas, mas é na Secretaria de Esportes ver todas as crianças que vão praticar um dia chegar lá ter chance através da arquitetura. Se eu fico longe desse objetivo maior que é o esporte, eu desvinculo qual é realmente a minha função, certo? O burocrata, principalmente, que fica com muitos papéis esquece do que é que ele está lá fazendo. Então a gente tem que recuperar um pouco isso. Para aí, sim, quem está na gestão ter esse vínculo com essa parte ética. Então, nós temos que criar algum instrumento que chegue às mãos deles. Essa é a minha contribuição aqui. Obrigada. É, então, eu não tenho mais nada para falar, a não ser encerrar aqui o evento, agradecendo a presença de todos. Eu gostaria de solicitar que quem não fez por gentileza, façam a avaliação, já que estamos falando de avaliação de desempenho individual, façam a avaliação de desempenho do evento e com sinceridade. Ninguém quer aqui que vocês falem pô foi excelente, se não foi. Sejam sincero coloquem os pontos fortes, os fracos, que só com isso a gente vai, não tem como a gente ouvir todos um a um, a gente vai conseguir ter pelo menos parâmetros para poder melhorar. Nos próximos eventos, gostaria também de reforçar o convite para que todos participem do Congresso, o segundo Congresso sobre Gestão de Pessoas, no Setor Público Paulista, que ocorrerá em outubro, nos dias 15, 16 e 17 de outubro. Participem das atividades e contribuam, se coloquem como foi feito hoje, eu acho que foi muito gratificante, porque. Sem esse retorno, a gente não consegue dialogar, e aí sim ficam coisas feitas é, no gabinete né, para os outros. A gente precisa ouvir. Todas essas colocações que foram feitas vão ser, obviamente, anotadas, analisadas, estão gravadas, registradas, podem me cobrar futuramente disso, e sintam-se livres sempre de encherem minha caixa postal com essas propostas para a gente entender as necessidades o meu e-mail é h.santos@sp.gov.br. Tá OK? Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que veio, dedicou um tempo a estar aqui conversando com a gente e principalmente ao Ademir, a Claudine, a Maria. Ah, desculpa, corta, volta. O Aldemar. Eu não sei por Ademar. Eu, eu falei o quê? Eu tenho um problema de dicção. Vocês têm que entender isso. Então foi um erro de entendimento de todos vocês. Não foi um erro meu, ok? Então agradeço novamente, especialmente ao Ademar, a Ademar, a Claudine, a Maria José de Oliveira da Secretaria de Segurança Pública e a Ivone pela disposição. E para cada um de vocês também um agradecimento aí pela paciência. Valeu. Falou.